Hello, olá, boa noite a todos, hoje estamos aqui na nossa sessão número 66, 66, hoje trazemos aqui dois convidados, temos aqui o nosso amigo o Eipe e temos aqui também o nosso amigo Henrique. uma estreia, <risos> o nosso amigo Henrique. está tudo bem com vocês? Está tudo, boa noite a todos, Boa noite, então vamos aqui comentar, vamos repor a verdade, que o título diz assim, diz assim, olha, reação ao debate de cripto com a senhora Ana Gomes, para repor a verdade, hein? <risos> repor a verdade dos factos, <risos> porque o, o senhor Pedro Borges não teve tempo de antena para ele poder falar à vontade. <risos> Exatamente. Vamos ver, olha, já agora, ver lá quem é que está aí no chat. Ainda para olhar para Padre Cavaco, o Cardoso. O Gabriel. O aqui, o, temos aqui também o, o... Nuno Rodrigues. O Ivo Guerreiro. Ah, já sei o que é que é o CryptoPT. Sabes o que é, man? Tipo... A gente estamos a, a transmitir para o Twitter, estamos a transmitir para o YouTube, ah. e estamos a transmitir para o Twitch o que é o canal lá no lá no Twitter temos aqui também o nosso amigo o Nuno Rodrigues um grande abraço o pessoal ainda está a receber notificações eu é. hoje não partilhei eu não ando a partilhar os links quando a gente faz live e o pessoal lá vai entrando ou então vê depois estás a ver vamos uhum. então aqui isto aqui vamos partilhar então aqui a cena ora debate vamos aqui partilhar Ora está a carregar já está vamos então aqui ver <risos> vamos Eu não então aqui ver obrigado a assistir isto pela segunda vez é só para que saibas <risos> mas a gente vimos na no nossa coisa no Telegram em live e, só claro, que o som, claro, só que o som não estava bom é, é, é, é, é. Ora, vai então agora começar Uh, eu achei a ela aqui, uh, a Joana Amaral Dias, dizer: Ah, isto é, a primeira, é o primeiro debate de cripto. <risos> e eu disse: Pois, aí é que está isso, o primeiro debate. Então há a boeda de debates de cripto. Pois é que, é, que é que eu reparei que ela disse que é nacional? Nacional. Olha, obrigado. Eu também se. Mas é assim: nacional, como assim? Nacional, como assim? Olá. Boa noite a todos. Boa noite. Já aquele que é um debate diário, nacional sobre criptomoedas, que além disso está a passar em direto, portanto, sem edição, sem cortes, ao vivo em várias plataformas, nomeadamente aqui nesta, mas também no outro. O oh, Bel, foi isto, a gravar. É um põe isto estar, a gravar. Foi isto a gravar. Desde isso, mas... põe o nosso programa a gravar. Mas ele não fica a gravar sempre. Fica a gravar a gente... fica em a gente... três gente... plataformas. Que é para ele é é Há a Joan Amaral Dias, alguma é coisa. Ah, na boa, na boa. E olha uma coisa, é assim, como é que ela está a dizer que isto é nacional, meu? O primeiro debate criptonacional. nacional. Isto não passou na RTP, hein? Nacional como assim? Como assim? Uh, sim, nacional é, como é, assim. Eu explico-te. É o primeiro debate nacional que ela faz. Ah, o primeiro debate nacional que ela faz, porque okay. nacional já a gente faz, não é? Isto ela ah. está a permitir em várias plataformas, bem, isto até bem. a comentadora leva críticas, coitada. Ah, ela falou bem, porque o nosso, os nossos debates são, inter, são internacionais. Ah, pois, já é. mais à frente, ok. O dela é nacional, a gente está internacional e tu és de França, estou na Suíça. O EP está em parte desconhecida, não se pode revelar. <risos> Vamos então continuar, então. Eu por sei. por, então, introduzir aqui e apresentar os meus convidados, aos quais agradeço desde já a sua participação, nesta cultura nesta desta noite, que vai decorrer, então, até às 10 horas. Vocês estejam se pensar, a se à vontade para deixar os vossos comentários, as vossas perguntas. Se for possível, nós tentaremos interagir com a vossa participação, se não, com certeza que muito em breve daremos seguimento àqueles que forem os comentários e as observações mais pertinentes e mais desafiadoras. Eu começava então por introduzir a Ana Gomes, que dispensa apresentações. Boa noite, Ana Gomes, obrigada por estar connosco. A Ana Gomes foi, durante muitos anos, eurodeputada. mais recentemente candidata às presidenciais, continua a ser uma opinion maker e tem tido uma visão bastante crítica das criptomoedas e daí eu ter também convidado a Ana Gomes para participar. O Pedro Borges tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, é fundador da criptoloja, portanto trabalha exatamente nesta, nesta área e tem uma visão, não sei dia literalmente oposta à Dana Ana Gomes, mas certamente muito diferente. E o Jean Carlos da boa noite, muito obrigada também por uhum. ter aceito o meu convite, boa noite, para participar. Além de economista, é do Departamento de Desenvolvimento de Negócios pago e que tem também uma, uma perspectiva, um prisma bastante cético e crítico, daquilo que eu tenho pedido na sua opinião publicada sobre esta temática das criptomoedas. Pronto, sem mais delongas, vou então fazer a primeira pergunta à Ana Gomes, e começava a perguntar à Ana se a Ana, eu tenho visto que tenha, não só assistido a televisão, mas penso que até já ouvi alguma coisa sobre isso, se a Ana continua a achar que as criptomoedas são sobretudo um meio de, de lavar dinheiro, de fazer branqueamento de capitais, de, de fogo fisco. Enfim, gostaria de vos que partilhasse connosco a sua perspectiva mais ampla sobre este tema, antes de eventualmente entrarmos em aspectos mais técnicos. Obrigada, Joana. É um prazer estar convosco, com todos, para discutir esta questão, em que eu não sou, de facto, mais longe, especialista. Mas, como se quiser. Oh, Rui, oh, Rui, ao ver! E yeah. ela não é uma especialista, mas dá a opinião dela, diz, diz. Não, não, não. Atenção, isto é a única coisa de verdade que esta senhora vai dizer o programa inteiro. Pois, pois. Ela diz, não, que não é uma especialista. <risos> <risos> mas isso já a gente sabe. Isso já a gente <risos> sabe. O Parlamento é Europeu uh, designadamente ligado ao combate ao branqueamento de capitais, e, e, turismo e também à evasão fiscal uh, que me uh, disputaram a questão. Um, eu, ainda há pouco, tenho que dizer que não sei muito e o que sei, vou sabendo, não gosto. Porquê? Eu, à partida, não tinha nenhuma posição negativa, eu não tenho nenhuma posição negativa em relação ao uso das tecnologias digitais. Uh, e até uh, fui sensível, até no contexto da crise do subprime uh, e depois da, da chamada das dívidas supranas uh, a, a, a todo o discurso da liberdade e da justiça e da, e da, da, da, da, da, da do impacto direto evitando a, a presença dos bancos e de entidades financeiras que as criptomoedas suporiam, o bitcoin e o bitcoin Mas, um, que justamente tinha essas uh, possibilidades no Parlamento de que eu, fazendo parte de VIN, de, de várias comissões, quer e de, de, de grupos que estavam em de redigir justamente as, as diretivas sobre uh, o banqueamento de capitais. Os uh, mentir e, e, e percebi rapidamente o que mais me chocou foi a total falta de, de vontade dos reguladores, dos legisladores uhum. da institutória e dos reguladores de regulares. Ora, atenção aqui, muita atenção, isto diz muita coisa. Isto diz muita coisa. Porque é assim, uh, quem é que caiu? Foi o Henrique, ele acho que estava sem rede mesmo, não chegou a comentar. Não, eu volta. Ah, já está, já está, já está aqui. Ah não, não, não está. Ah, já está, já está. É assim, uh, isto diz muita coisa, eu vou te dizer porquê. Porque é assim, se ela diz que há falta de vontade, porque acho que eles votaram lá, ou não sei o quê. É e aquilo era a maioria, era abstenção ou seja, normalmente as pessoas têm uma opinião eles ou votam sim ou não para haver uma abstenção a, a quase 100% ou a 100% é porque é se assim, alguém de cima diz olha, ninguém toca nisso man. ninguém toca nessa cena não é? não é estranho não é, ela, ela própria acha estranho que ela própria diz, diz assim ah, eu achei muito estranho a haver uma abstenção, percebes? Há de uhum. E ela ainda vai repetir isso de novo. Olha, vamos lá. Percebo que a boa parte fosse desconhecimento. Uh, desconhecimento da forma como uh, se compra e como operam as chamadas criptomoedas. Mas também, não tenho dúvidas mas era já o resultado de um tremendo esforço do lobbying, feito uh, uhum. pelos operadores de. de, de das criptomoedas, junto dos, de, de, das entidades públicas e, em particular, dos parlamentos do Congresso americano. Foi particularmente... O Cida teve uma viagem que... Foi uh, no Congresso a, americano. Uh, além do FMI, a SEC uh, e a uh, US Security uh, Securities and Exchange Commission uh, e questionados o que, é que vocês acham disto, e como é que isto se, se compatibiliza com as, as regras do de, de, de, de setor financeiro de combate ao branqueamento de capitais, a fiscal? e a, a abstenção era total. E era... Atenção, Henrique, comenta aí, a abstenção era total, total, não era a maioria, era total. Queres comentar sobre isso, achas estranho, achas óbvio? Haverá uma razão? Quer especular sobre isso? E ele está sem rede, meu. Ele deve estar sem rede outra vez. Não deve estar sem rede. Queres comentar, aí, para O que é que tu achas disso? Opa, é assim. É que isto é aquela parte ridícula que nós já discutimos mais do que uma vez, que é as criptomoedas não têm valor. Ah, mas a gente quer regulá-las e taxá-las. Já, yeah mas espera aí, mas vocês querem taxar e regular uma coisa que não vale um chaveiro. Exatamente. Eu já vos estou a ouvir. Eu já já, já estás a ouvir. ouvir. Ainda bem. É. Queres comentar aqui sobre ela dizer que a abstenção era total quando uh, se falava em regular aqui ou lá no Congresso americano? É. A abstenção era total. Será que há uma razão por trás disto? É óbvio que há, não é? Exato. Nada ah. se faz por acaso. Aumenta aí. Há uma razão por trás disto. Ou seja, no primeiro passo, não há interesse nenhum em regular pelos, pelos governos, vamos assim dizer. Que é para quê? Quando eles veem que o poder disruptivo da blockchain, criptativos, FI, não sei o quê, que é o futuro, e eles não têm como combater isso legalmente. Uh, combater isso, não é? Porque uma coisa boa, posso combater que ela acaba por se si, impor. Então qual é o melhor caminho? É deixar andar para ver se uh, consegue haver o que chega a haver o que tem existido no mundo cripto, é trafoliços, uhum. scams, isto e não sei o quê, que é para eles conseguirem construir uma, uma narrativa mais forte. Uhum. De acordo com aquilo que eles defendem, que é proibir para não haver a deslocalização de poder a nível mundial, que vai ser a maior deslocalização de dinheiro e de poder, e de mudar quem manda em nós, uhum. percebeis? Uh, e, e passar isto ao poder do povo. Então eles deixaram isto. Agora dizem que se abstém, mas... No entanto, não sei onde é que a Ana Gomes foi buscar essa votação, sobre que assunto, porque ao mesmo tempo os Estados Unidos taxa as cripto uh, para bem encaixar 50 mil, milhões de dólares de taxação uh, em 10 anos, mas metade é já nestes 2 anos, por isso há aqui qualquer coisa que a doutora Ana Gomes, como sempre, é, é hábito dela, Uh, lê, lê, lê os documentos Assim de forma oblíqua, Assim a passar muito ligeiramente E depois vem evitar as baboseiras dela Porque se vale uh, De um bocadinho que ela tinha De, de crédito perante a população portuguesa Vida aquilo que ela fez em timor Mas depois ela parou por aí E daí para cá Ela quer se mostrar, quer ter palco E vem dizer estas baboseiras Por isso comentar Essa abstenção por unanimidade, não acredito nela, não acredito nela, não fui verificar a informação, fico-me por este comentário mais geral, que explica o porquê de estarmos aqui a falar hoje. Na é boa, na é boa. Então vamos aqui continuar então. Posso. Sim. Vamos continuar. Uhum. Era, era estranho. Depois também de dizer que numa visita à Califórnia, e tento lidar vir, uh, diretamente com alguns das pessoas que eram operadores deste, destes, destes, uh, destes veículos, vi que o, o, o sentimento, digamos, de de, de alguma uh, de algum interesse pela regulação era zero. Era zero. <risos> o jovem dizia, for me, code is long. E, Exato. foi zero, etc. Bem para mim, Portanto, interessante que Uhum. A finança sirva à economia, a economia real. Uhum. E não que, mais uma vez, sejamos apanhados pelos interesses da finança a jogar contra a economia, contra a economia designadamente que uh, serve o um conjunto de cidadãos e não aquela que faz os ricos cada vez mais. E, portanto, hoje eu fui, uh, uh, fui procurando informar -me. não não tenho nenhum interesse, nunca joguei, nunca. Uhum. Uhum. E, e, Nunca joguei nem em nada, devo dizer. Yeah, uh, e, portanto, uh, de, digamos, de ativos financeiros. Uh, sure. e, e, e, e por isso, hoje uh, eu, eu estou muito de acordo com aqueles que dirão que são os dinossauros da economia. Eu nem sequer sou de economia, uhum. uh, uh, como o Rubini e como o Krugman, que chamam a atenção de que, de facto, não, não estamos perante moedas. Uh, porque não tem fiat, não têm, uh, uh, não representam nenhum valor que seja garantido. Ótimo para o Então <risos> e o então, euro oh, representa o okay, quê? Tem lastro okay. em quê? E o dólar tem astro em quê? Portanto, a cripto não representa... Ela, ela diz que não, não tem fiat. <risos> ela não diz não tem lastro. Mas a gente entendeu, é assim. As moedas não têm astro em nada. Então e o dólar tem lastro em quê? Não é? E o Euro? tem nós trinquei. Não é? E Mercedes? Ou Renault? Não é Fiat? Tristeza mesmo. Não se podem comentar barbaridades destas. Há Ativos. que têm o valor que têm, que o mercado lhes dá. O valor que o mercado dá a um quadro da Mona Lisa, ou não dá. Roberto, para aí. Ou... Sim, sim. ela acabou de dizer a maior verdade as coisas têm o valor que o mercado lhes dá exatamente portanto, se ninguém quiser comprar rublos, nós vimos o que é que aconteceu ao rublo, não foi? sim, sim o rublo é fiat o rublo alegadamente tem lastro é eles andam assim? a fazer lastro em ouro ao, ao rublo sabias? sim, sabia, mas, mas estás a perceber portanto, quando ela diz ah, a cripto não tem lastro. Portanto, a cripto não tem valor. E a assim seguir diz, as coisas têm o valor que o mercado lhes dá. Epá, só houver um gajo que está disposto a pagar 50 mil dólares por um bitcoin... É então, burro. 50 mil dólares, ponto zero. É burro. O Henrique diz não é burro. Ela está a 20 e tal. Não, oh, Henrique, mas estás a perceber? Se alguém diz eu estou a pagar isto por este bem, então este bem tem, aquele bem tem esse valor, fim de conversa. Mas pronto, adiante. Adiante, vamos então continuar. Bom, exato. exato. E portanto, com a volatilidade e a vulnerabilidade deste tipo, e por isso também, uh, preocupa-me aquilo que o uh, que escrevia num artigo, alguns meses ainda antes desta última crash, que teve uh, um impacto devastador no conjunto das criptomoedas, e que tomou uma tal terra e outra chamada pélsula, uhum. a, a, a desencadearem esse movimento que levou, por exemplo, o Bitcoin é perder, a perder 70% em relação uhum. de novembro de 2021. Um, Preocupa-me, antes de mais, quem são... Os perdedores. Quem são os utilizadores e, portanto, quem são os potenciais perdedores? E nesse okay. artigo o Krugman chamava a atenção que, enquanto na maior parte dos investidores financeiros no tipo de ativos, na Bolsa, etc., são normalmente pessoas com o um mínimo de literatura financeira, no caso das bitcoins, de facto, são, sobretudo, há uma maioria de gente das mulheres, uh, dos grupos minoritários e da gente da classe. Para aí, velho. Área. Sim, sim. Tem, tem, tem, tem. Comenta, comenta. Não. Uh, eu quase que apostava a minha vida e que Ana Gomes tem investimentos em ações. Sim. sim. Toda a gente tem. Uh, desses, dessa classe política que é um milhares e para depois fugir e oferir, economizar no IRS e não, ir res, não sei o quê, ela tem ações. É isso que já li isso. Mas não quero falar de corte. E ela diz que não percebe nada do assunto. Agora, dizer que quem vai ali ao banco manda comprar mil euros de ações e o, o gestor de conta é que, que ele faz, como o próprio nome indica, faz a gestão da conta, é que, é que aconselha e tudo mais, porque o cliente só tem dinheiro, não tem literacia financeira para investir na bolsa. E ela, diz, e ela diz que as pessoas que andam em cripto, que não têm literacia, então vou lhe dizer, doutora Ana Gomes, qualquer pessoa, ou 90%, vá, vamos ser honestos. 60% das pessoas que estão em cripto Se for preciso fazer uma pequena Ou seja, em, em França Uma reconversão profissional e Estão aptas a operar com ações E os as ações não vão operar em cripto Ou seja, nós temos mais literacia financeira per capita No ecossistema de cripto uhum. do, que, do que no sistema fiat Estás a perceber? Quanto, ela, quanto é ela falar no crash de 70% eu convidava a doutora Ana Gomes a ver os valores médios dos, das descidas das bolsas americanas, portuguesas, europeias E que compare com o que é habitual no mundo do cripto No mundo do cripto nós estamos preparados para a baixa e para uma quebra de 80% e que, nesse, e que nesse caminho há subidas de 40 ou 50, há os bons e depois falharam Ou seja, não tem... Temos essa literacia financeira toda, estamos preparados para isso, porque temos histórico. Agora, para a doutora Ana Gomes só respondo assim, também temos os nossos Madoffs, que é tal Celsius. Uhum. Entende, doutora é. Ana Gomes? Também temos os nossos Madoffs, e o nosso Madoff que é o, o da Celsius e o da Luna, também e estão não a não ser não. investigados, não podem sair dos países, foram presos preventivamente... Uh, foram proibidos sair dos Estados Unidos, da Celsius Ou seja, as próprias leis E isto serve para toda a gente que está em cripto E que não está Para este react As pessoas que não se esqueçam Com um Ponzi, por exemplo não é, preciso uma, não é preciso fazer leis para as criptos As leis gerais da, dos países Seja em qualquer parte do mundo tu fazes um Ponzi, seja com o que for notícia tiver, nem que seja com tomates e tu és preso, és condenado. Por isso, quando falo em regras, em leis, para o mundo do cripto, eu não preciso de muitas, basta mascar num no sistema normal, tradicional, que se aplicam. O que não se aplicam é a outras onde eles querem chegar, mas depois também nós vamos lá chegar. Continua. Olha, está aqui o Amiar a dizer, agora alguém me responda, por favor, como é que se taxa uma moeda cujas transações são completamente anónimas, como em Monero? Só se for no momento de compra, género IVA, agora taxar epá, é pá, é simples, é. Óbvio. Quando tu sacas o dinheiro da exchange. Sim, mas Alberto, há outra coisa que é assim: nós, nós por acaso nunca olhámos, ou pelo menos eu nunca olhei até recentemente, era uma coisa muito específica como sendo uma taxação. Que é cada, cada vez que. Pá, olha, por exemplo, ainda aqui há dias falámos disto lá no chat que eu estava passado. Que eu queria mandar eh, Mático de uma conta para outra, de uma carteira para outra que os gajos estavam a pedir 25 matic de, de FIIs. Sim. Isso é uma taxação. Exatamente. A gente é um imposto, paga FIIs é um a toda hora. Exatamente. É um imposto. Só que não é um imposto. Não é pago ao Estado. E é isso que os danos. Atenção. Não é uma taxação. É uma, é uma FIIs. É, é, é uma comissão. É, não, é uma é um comissão. Não. É uma comissão. Deixa eu então, é, é uma comissão. Consegue. De um serviço como tu pagas, se fores ao banco, pagas as comissões. Exatamente. Olha, vai, e os impostos são o quê? Alegadamente, tu pagas impostos para depois teres SNS, para depois teres escolas públicas. Ou seja, tu estás no fundo estás a pagar um serviço. Eu pago impostos para eles se governarem bem e depois Pai. o que se governarem. Eu tenho os pés no chão. A gente realista. sabe, o que nos dana é que nós estamos a pagar estes FIIs, mas não é a eles mas isso é, isso é lógico. Isso eu sei é que isso. Não, o que vos morde nem é isso. Eu, eu à frente, já vos digo o que é que vos morde. Então, vamos ver. Vamos então falar mais um bocadinho. Como <risos> essas pessoas que, que são as dramáticas as afetadas, quando há? É evidente, quando há. Muito bem. Está a ah, ganhar muito bem. Só mais um aspecto. Uh, Sim. Da, da minha perspectiva, o que é que eu tenho atentuado? Para depois poder passar então, acalços ao de tomagem, agora. Só mais ali. um lado. É, é um aspecto. É assim. Sim. Como a minha perspectiva foi exatamente de olhar para a facilidade deste instrumento poder uhum. poder, o branqueamento de capitais e a invasão fiscal, Sim, isso para mim é óbvio. Tudo o que eu sei, tudo o que eu vi, não estou a dizer que seja apenas nesse sentido que ele seja utilizado. Uhum. É boa fé. Isto é, muito manado, é uma questão de fé, é de uma espécie de fé, é como a fé que se na dona branca. Mãe, comparar o Bitcoin à Dona Branca. <risos> mas ela, ela fala oh, bem. Então oh, o Pedro Borges está é... a rir. A dona Branca era uma blockchain. Não, oh, mas se ela comparasse a Dona Branca a Luna, a Luna, neste momento podia. Podia. Não, meu, mesmo assim ela... não pode, porque é assim, a blockchain é uma tecnologia que é como se fosse um livro de. A razão onde fica escrito para sempre todas as transações e podem ser verificadas publicamente é, portanto quando é, a gente bem. vai ao banco podem dar autorização ou não se o banco quiser esconder a cena pode dar autorização ou não dar a lei pode obrigar mas o banco pode dizer que não tem lá nada pode ir a outro, chega a um ponto que perde do rastro ao dinheiro na blockchain dá para seguir o rastro portanto uma pessoa que é criminosa uma pessoa que é criminosa bem e faz uma de dinheiro em Bitcoin a pessoa é burra porque a pessoa vai ser agarrada no momento em que for vender as moedas não é uhum. pode andar ali a passear mas as moedas ficam marcadas ficam numa lista por exemplo quando há um EC, que é um exemplo uhum. quando há um é que é uma moeda as exchange normalmente fazem uh, metem essas moedas numa lista negra yeah. e passam para todas as exchange Ele até o é pode não vender as moedas 20 anos no dia que eu for trocar aqui um por Fiat, o gajo tem o FB lá à porta. Para transacioná-las, por exemplo, de uma cold wallet para uma hot wallet. A ideia é que ela passa não é essa, é na isso. Estás a perceber? Por isso é que Sim. eu disse: não posso, não posso comprar a Bitcoin, porque a Bitcoin tecnicamente, tecnicamente não é um Ponzi. Tecnicamente, atenção. Não é porque tem é a mineração. Exato. Tecnicamente não é um Ponzi. Mas. Se comparar com a Luna é, porque a Luna foi feita propositadamente para, para fazer o rugby uma coisa, mas a Luna, a Luna não caiu porque o protocolo era mau ou isso. Caiu porque não. foi uma intervenção, foi uma intervenção humana. Foi, a foi Luna, uma queda artificial. caiu. a Luna caiu. Não misturais A Luna caiu porque foi preparada para berrar o ou LOKNO, como se chama. Ou seja, tirou 2 bilhões durante um ano e tal pro, pro, No protocolo Para manter o PEG Tinha chegado na altura, se fosse logo nos primeiros minutos não é passado umas horas yeah, yeah. Ou seja, tudo foi planeado ao milímetro Para ver se o gajo dava o berro nestes milhões todos isso é yeah, yeah. Por isso é que eu às vezes não gosto da conversa da comunidade do, da cripto Nós autorregulámos-nos Mas já vinha... Também já, também já andavam os bancos no início Nós já autorregulámos-nos E depois temos aí Para a dona branca da doutora Ana, Gomes, doutora Ana Gomes Talvez seja melhor Lidar com pessoas sérias Como o seu amigo o doutor Ricardo Salgado Como o seu amigo <risos> Doutor Rendeiro Como o seu amigo da Beiro Que tinha o BPP O, o outro lá O, é, o que patrocina o VPN o Talvez esses amigos seus na Alta Finança, com toda a iliteracia que tinha, está a perceber? São as pessoas que a senhora frequentava, que me defendia na altura o Putin, antes da guerra. É tudo pessoas é sérias. sérias. É tudo, é tudo sérias. pessoas sérias. Porque a senhora é tão hipócrita que agora já é contra o Putin, mas na altura tínhamos que aceitar a Rússia e dar a mão. Não era? Há-me dizer o que é que a senhora lucra com isso tudo. Ou porque é que não corrigiu o seu mim O Vontade. <risos> <risos> para que ele fosse tributado logo mais, não estava para vender a casa Está a perceber? Ser sério, doutor Ana Gomes É ter atitudes sérias, não é dizer que somos Não se meta com outro Porque o Mário Ferreira, o Mário Ferreira já entalou duas vezes E a senhora anda com recursos, mas vai ter que, perder, vai ter que pagar Está, Enfim, se, segue Vamos então, vamos não, então ouvir o então, que é Mas... Hum... Uh, mas sem dúvida que isto se presta a ser utilizado. E no nosso caso, em, em particular em Portugal, eu tenho chamado a atenção aqui uh, para a situação em Portugal, porque me parece absolutamente escandaloso. Aliás, eu já vi outros países uh, armarem-se em hubs para as cryptocurrencies, da, Lúcia, a, da Letónia à a, a, a Malta, agora é em Portugal, mas de facto a ausência de regulação é absolutamente chocante. Uh, em, eu sei que em 2016 houve uma subdiretora da autoridade de que, que tomou posição sobre esta matéria, que, que propôs tomar uma posição da sobre esta matéria, e essa posição é total abstenção. E, portanto... portanto total e, por só... abstenção. E olha uma coisa. Ela volta a dizer, uh, é, é escandaloso não haver regulação. Até ela não acabou de dizer, ela não acabou de dizer que... Uh, as moedas não tinham qualquer valor, meu, não, é, não tinham lá estreitada e agora é escandaloso. Portanto, vamos re, reconstruir a frase: é escandaloso não haver uma regulação para uma coisa que não vale nada. Mas é, é, é, é, é, é, é isto, é, quer dizer, não vale um chaveiro, mas ele quer regular. Mas é escandaloso não haver regulação para uma coisa que não vale nada. É escandaloso. E eu já avisei em Portugal. Não, não, não. É, há yeah, países que se armam em hotspots. E há países que se armam em apps. Yeah. Em apps para cryptocurrencies. Yeah. Completamente cryptocurrencies. Como uma atividade profissional. são criptados em sede do IRS. Uh, mas os ganhos de quem ganha por venda, comprei a venda da das criptomoedas, não são declarados, não são tributados. Calma lá, esse dinheiro já foi taxado, ordenado, 50 mil vezes, tipo, é assim, Sim. Porque... tu recebes o ordenado, recebes o ordenado, ah. já chama-se chama líquido, chama-se ah. líquido, é um bem bruto. calma, calma, calma, é assim, recebes o ordenado, líquido, vais comprar gasolina, pagas, pagas impostos, vais comprar pão, pagas impostos Exatamente. se tu fores a fazer as contas calma, se fores a fazer as contas o ordenado bruto, não é o líquido se fores fazer as contas, o ordenado bruto mais a taxação que fica no ordenado, que fica em líquido, não é? que fica às gotas, recebes o líquido mais todos os descontos que tu pagas em, em impostos, no pão, na gasolina na, na casa, na água se tu fores ver a quantidade de impostos que tu pagas o teu ordenado não é assim tão grande como as pessoas pensam porque uma grande parte, uma grande parte já é taxado. E depois, é quer dizer, ainda pagamos as FIIs, na exchange, quando tu compras, quando tu vendes, quando tiras o dinheiro do exchange, tudo isso há taxas, tudo, portanto há FIIs, e, e ainda queria taxar, ainda por cima em Portugal, que era logo assim aos 30%, era logo assim à, à grande, estás a ver? Portanto, queria taxar uma coisa que, voltamos ao mesmo, é quer taxar uma coisa que... Para mim, é a minha visão, o que eu tenho da blockchain e das criptos, eu comprar uma cripto moeda é como comprar uma ação, é como ir ali à padaria e comprar um pão. Sim. O pão já tem o pão tem IVA, a ação a ação no mercado de valores vou pagar comissão à CMVM, ou ao banco ou ao correto para nós comprar vou pagar tudo. Ou seja, é um produto. Todos os produtos são taxados. Já tenho os impostos inerentes o comércio deles que é onde estão inseridas. Por isso é que eu não gosto de ouvir esse argumento na comunidade de criptos, é que já somos taxados nos ordenados, quer dizer... Sim, então, tu, quando compras, tu... tu, quando compras desta... Bitcoin, estão-te a cobrar uma taxa? Pá, um, por isso mesmo, é que há, há, não, não sou de acordo de ser taxado nas bitcoins porque já, já pago no ordenado impostos. Tu, quando compras, é quando compras ela, é já, é ela, ela, já tem, ela já tem uma, uma FII, pagas oh, uma FII. Essa FII pagas porque compras num exchange que estás a utilizar, estás a pagar um serviço exchanges um exchange. Porque se fizeres um peer-to-peer -peer, só vais pagar a taxa ao minerador que te faz a transação, que te avaliza já é muito menor porque já não vais ter que pagar ao exchange. <risos> ok? Uh, vamos distinguir bem as coisas. Uh, no meu ponto de vista é assim que funciona. Sim, sim, eu... Isso é o teu ponto de vista, na ah, boa. Mas, é, mas a verdade é que nós pagamos impostos em tudo. Não, não há nada que pagas. tu compras. É, pagas impostos em tudo, tudo. Precisamente, Pedro Se pagas em tudo, porque é que a, a criptomoeda a ser uma exceção? Então pagas em tudo, é mais um produto Não, mas a moeda não vale nada, diz que não vale nada porque não tem mais em nada. Pedro, isso um, o. <risos> O valor uh, é aquilo que defendemos Não vamos ser depois que ir na deles Da de, de argumentação deles uh, tá, Sabes que tem, tem valor Tu sabes que o que ela diz que é uma asneira Quando diz que não tem que Não tem, lastre, que não tem. Faz, No computador faz o dinheiro que queres uh, Não está lastreado A nada, que é mesmo nada Por isso é que temos os problemas que está a haver Estás a perceber Tomara eu que fosse ouro um Temos a quinta reserva maior do mundo, Portugal eu gostava que fosse no ouro, neste momento Mas não é Por isso, essas baboseiras, ela dê Eu nem as comento Ou Só para elucidar o pessoal aqui eh, Eu nem comento, estás a perceber? Quanto à taxação, já vamos lá chegar Que é a parte que eu mais gosto Também sou muito, co <risos> sou, sou muito controverso na, No mundo do cripto Mas eu acho que a minha visão é que se adequa mais eh, Realisticamente Àquilo que vamos ter por a frente eh, Eu não entro no... Não entro numa batalha que a prior está perdida e que sei que, que é irracional dá, até. Está a e é irracional, percebes? Porque eu se quer uma sociedade eh, organizada, alguém tem que pagar os serviços inerentes a essa sociedade organizada, polícias, hospitais, momento, escolas... O Fiat é legal tender, o Fiat já é taxado eles não têm que, porque eles não contribuíram em nada para o ecossistema cripto. Para além, não para, para, para além de não contribuírem em nada para o ecossistema cripto, criptos estão sempre a atacar e, e, e agora, portanto, para taxar estão prontos, não é? Portanto, regulamentação é uma coisa. Pronto, posso estar de acordo ou não? Depende do ponto de vista. Agora, a, a, a, a, a regulamentação. Agora, a taxação é assim, eles estão... Ela, ela, ela está contra uma coisa que ela viu no Congresso americano há uma abstenção total e ela quer deixar uma coisa que... Pá, pronto, olha, vamos seguir então aqui... Ô, oh, oh, oh, Bé, espera aí. Deixa-me só dizer uma coisa. Estavam a, falar, estavam a falar do legal tender e por acaso isso vai ser falado mais à frente. Mas agora tenho aqui uma pergunta para os dois. Que é, Acham que, por exemplo, o Estado português deveria investir, por exemplo, em bitcoins, neste momento? Ah, sim, qualquer país neste momento. Porque é assim, quem é, países que entram a 40 mil num bear market é um suicídio. Pode levar o país não mesmo à é. desgraça. Hum. Mas no momento em que o bitcoin está a este preço, era muito inteligente porque, independentemente de ainda cair ou não, independentemente de ainda cair ou não, estás a ver? Uhum. Uh, no médio e longo prazo no médio e longo prazo nos próximos ciclos de alta depois quando voltar a cair no próximo ciclo de baixa, supostamente já não vai cair, porque estamos numa tendência primária de longo portanto, a, a, a subir portanto, seria uma boa seria uma boa aposta, não só para Portugal como para qual, qual, qualquer indivíduo qualquer pessoa que que, pá, mas é convém conhecer o ativo perceber o que é que está a fazer, estudar um bocadinho, não aceitar uh, conselhos financeiros de pessoas que querem fazer scam, tipo que entram aí num chat qualquer, ah e tal, não sei quem sabe, esses scams que há, yeah, pronto. Yeah, yeah. Há scams em tudo, há scams em tudo. Mas há maneiras corretas de fazer as coisas. Se as coisas forem feitas corretamente, aí sim, aí sim concordo, seja a nível de Estado, seja a nível de... Hm, seja a nível de, pá, individual, qualquer pessoa que entre agora, não quer dizer que ainda não, não vá cair mais um bocado, uh, acho que era uma boa aposta para o médio e longo prazo. E um Estado, principalmente um Estado, que consegue quantidades de dinheiro mais elevadas, estás a ver? É verdade, é verdade. Nem que disse empréstimos, era uma coisa boa. E ainda bem que falas nisso. Porquê? Porque o Pedro Borges, hoje, segundo uma notícia que eu vi aqui na internet e eu partilhei no nosso grupo, é. Sabes o que é que o Santander fez a ele? Okay. E sabes, Henrique? Não. Sabes o que é que o Santander fe, fe, fez aqui ao, ao Pedro Borges? Opa, cancelaram todas é as contas. Cancelaram o Santander em Portugal. Cancelou as contas do Pedro Borges da criptoloja, meu. Ah, cancelaram é A sério, a sério. E acho e o que não, Jorge... o Santander. Não, o Pedro... não. Diz disso. O Pedro Borges. Dá-me a impressão que não é burro nenhum Se for inteligente contrata é, um, bom, é. um bom advogado mete os em tribunal Se tem o se feito do que fez Do que vendeu e não vendeu Eles vão ter que responder Na lavagem de dinheiro tem, tem tu, tem tudo que, Os QICs têm tudo Eles vão ter que dizer porque é que bloquearam a conta E ele depois quando o advogado lhe disser Porque cada dia que a conta esteja bloqueada Vou-lhe pedir 5 mil euros por dia opa, Eles vão desbloquear A conta rápido tem que saber Pá, mas andar. ele tem advogados, ele, ele tem advogados de certeza mesmo Pois tem, mas há pessoas que cometem os advogados e querem ficar bem com Deus e com o Diabo Tem medo de dizer as coisas porque depois no futuro Exato. pode ter represálias, e o caralho ah, E às vezes aqui não pode ser, é mesmo a partir yeah. mas a perceber, Olha, mas não foi é... só o Santander Não foi só o Santander, era, era, era o que eu ia dizer, foi o Santander e outros eu estou aqui a fal... Foi o BCP, Banco Comercial Português, uh, o Santander, e qual é que foi outro? Eles aqui falam em alguns. tantos se calhar são só estes dois. O Santander, sem certeza absoluta, que bloqueou as eu, contas eu, eu, eu, lá da Criçóloga. Mil... E o Pedro Borges disse, agora temos que uh, negociar com as contas que nós temos uh, no exterior. Estás a ver? E olha outra coisa. E o Pedro Borges é uma pessoa honesta, porque ele, qualquer movimento que ele ache que é suspeito Ele informa as autoridades Portanto, ele é uma pessoa séria Estás a entender? É, foi por isso que lhe fecharam as contas o Pedro, o Pedro Borges o que é que tem? Não tem uma loja de vez é em cripto é, Tem a cripto loja Sim. Então, ele, então ele não pode, não pode ter... Não pode ter transações suspeitas Porque é ele que as controla Ou as faz ou não as faz Se as pode fazer falas são todas legais Se não as pode fazer ele também Não sei se depois vai ser à judiciária Olha, apareceu-me aqui um gajo com 50 mil euros <risos> é, Também, Pedro Borges Essa a mim numa me assim Baratinha hum. é, Não ba vais com moedas, tens que ir com notas é, Eu falo o registro dos bancos Porque passou-se isso em França Alguns bancos eh, começaram a fechar as contas a pessoal do mundo do cripto oh, não, ele não bem nada foi o próprio governo francês que obrigou os bancos a abrirem as contas e para los prazo o próprio governo? claro próprio então. governo? olha estou impressionado, estou mesmo impressionado é, é, ainda mas, é, mas não fiques assim tão impressionado porque é assim o que é que, o que é, que é uma, uma exchange? é uma empresa sim, sim de repente tu permites que um banco Fez só porque sim, ou, só, ou congelo só porque sim as contas de uma empresa sem ser muito bem justificadinho. A mensagem que tu estás a passar é para qualquer investidor: é vocês você já não aí com sujeitos a que vos aconteça ao mesmo só porque sim. Já, yeah. já. Yeah. Isto é péssimo. Já. Yeah. E, e deve afastar, é, é o, é o capital, não é assim? Mas para é o banco isso. francês a obrigar eles a fazerem isso é porque tinham algum interesse. Pode não ter inter interesse inter estrangeiro. Nem, nem, nem se trata disso Trata-se que a lei é lei É para cumprir A lei diz, diz uma coisa, é para cumprir E há sim, uma autorização Que ele foi a primeira A primeira entidade Foi a foi A, a ter uma autorização, não é? Yeah. Exato. Exato. É, está no grupo Portugal E agora Se isso é lei Porque é que os bancos fazem isso, não é? Se é lei, é lei Se o homem é o A salvo erro Tem licenças para, para exercer Mas não, não é porque fosse aprovado Ou seja, deram-lhe as licenças Mas nem, nem, nem foi estudado o dossiê Ele ganhou o direito às licenças Porque a lei portuguesa diz que Tem x tempo para dar uma resposta Se não a des Tacitamente É autorizado ah, ok Ou seja, ele Ao fim daquele tempo A CMVM e não sei o que Não lhe deu resposta Então yeah. ele abriu abriu, Porque há uma lei também que diz Se não é proibido Eu posso, eu posso trabalhar E depois que Como é que faz a Binance A nível mundial Instala-se yeah, E depois poder, Quando é o quando, quando, quando cai a regulação em cima Eles adaptam-se Ponto. Ah, pois é. Conforma, Conforma a forma. A forma de nós. Estás a perceber? Eu próprio estou com ideias de lançar o meu projeto. E lanço E depois, quando me vier, olha, está esta lei para cumprir, que ainda não existia, logicamente. Mas depois que eles fazem, ok. Queres estes papéis? Ok. Eu quis vos dar antes, não quisestes. Agora, pedido, está aqui? usei Não me estou a chatear? Isso é uma guerra perdida. Agora. O que nós temos que lutar é para que as coisas aconteçam, que vão acontecer, taxação, por mais mal que fale, isto, aquilo ou outro, mas que faço? estou a dizer assim, não, então vai-me fazer o mesmo que faz ali ao, ao sistema financeiro, que, por exemplo, paga 11% no, no imposto qualquer, enquanto o resto da, da indústria em Portugal paga 20 e pico. Estás a perceber? É, é. Nós vamos fazer isso. Ou então as mais-valias, mas como tais uma ação. Acho que é 28%, não são 30 e tal, hein? percebes? Ou então, mas, é muito, mas é muito é muito Porque é assim, bem. então as pessoas, uh, as pessoas investem, então quer dizer, tu, tu tens, imagina, um lucro de 10% ou 20% vem um estado papa para te epá. Oh, É assim, oh, é, muita gente ia sair de Portugal, podes ter certeza. Os que têm mais dinheiro, não é? Pede, mais valias, é assim. Eu saio aqui de casa, acho ali 20 euros Achei-os Tem um pontapé numa pedra, saíram um 20 euros baixo da pedra O Estado diz, olha, achaste esse dinheiro Tens que me dar 5 euros, eu pego lá Não me saio do corpo, não sou para os ter Já pago hum. E também já pago do meu trabalho Uma mais-valia é uma coisa que tu ganhaste Percebes? Tu, tu, ganha, tu, tu se ganhaste o total loto ou, O euro milhões em Portugal Tirando a taxa de 20% do lado... Do, do Gasparzinho Sim. Do, do Fantasminha Mas mesmo na França Tu quando recebes o prémio Já recebes o prémio com os impostos Retidos na fonte uhum. Percebes? Já Houve ficaram uma lá Houve uma coisa mas, que pagaste. Eu... mas pagaste Ui, Mas pagaste Deixa-me só concluir Mas pagaste Tu é que, não, tu é que nem te apercebeste. percebeste Mas foi retida ali uma taxa Percebes? Impostos de selos Isto, aquilo, aquilo, outro que está estipulado na lei, nos prémios de geologia zero As pessoas é que às vezes julgam que não pagam e que estão a pagar em certos serviços e depois dizem, oh, eu no banco não pago por fazer isto, oh, ai não, não pagas, pagas já, não dá já por ela, estás a perceber? Mas paga-se. Por isso nós temos que ter um bocadinho mais de assertividade na crítica e ser uma crítica construtiva, percebes, para ostentar. Uh, levar para o nosso lado mas com a verdade e fazê-los ver onde eles erraram e consigam pensar, se tiver dois, lá dois neurônios chega, até ah, que se não tem dois neurônios, paciência enfim, que não comprem. houve uma Epa, coisa que era. eu reparei houve uma coisa que eu reparei durante aquele processo em que eles queriam taxar a cripto e que o bloco depois foi foi buqueado, foi que eles estavam a falar que se houvesse lucros Uh, que era taxado, mas se houvesse perdas, essas perdas eram uh, de, deduzíveis e então como o mercado estava em baixo e eles viram que as pessoas iam ter boé de perdas e havia menos impostos, estás a ver? Então não lhes interessava e bloquearam a cena. Isto pelo que eu percebi, não é? Vamos é dizer que assim. eu que seguir, senão oh, fica aqui muito difícil. disto. Mas, Alberto, as menos-valias, quando tu perdes, nunca é taxada, porque perdeste, não, não, não, vais taxar o que Não, não, fica, não, é lá, não, não estás a entender. Fica tipo um crédito, tipo, imagina que tinhas que pagar mil. tu tiveste uma perca de 500, já não pagavas mil de impostos. Pelo menos foi eu que eu percebi, estás a ver? Mas, isso, isso podes fazer até ao fim do ano. Por exemplo, em França podes fazer até ao fim do ano civil. Ou seja... eu estou a dizer. E como o mercado estava em baixo e havia muitas percas, as pessoas iam deduzir esse tipo como percas, e então eles já não iam receber tantos impostos. E então não lhes interessou pelo menos foi a sensação que eu tive, não é? Vamos então aqui seguir, que ainda não chegámos a meio do filme. Já são quase nove horas. ideal exatamente para a evasão fiscal, e eu acho isto absolutamente implorável, em contrário, do eu... Ana Gomes, agradeço a sua intervenção, sei que tenho com certeza muito mais a dizer, mas só para distribuir aqui um bocadinho o tempo pelos demais convidados. O Jacarço Tomás certamente tem estado a acompanhar a intervenção da Ana e eu perguntava-lhe se a sua perspectiva vai... Olha, vejam lá se percebem alguma coisa do que ele diz, porque este José Carlos Tomás para alguém ainda não fazer ideia quem ele é, eu não percebi nada do que ele disse. Vejam lá se conseguem perceber alguma coisa. Nesta linha, hum. só para talvez te a esclarecer aqui um bocado, este primeiro debate nacional sobre criptomoedas, naturalmente não poderia ter só uma perspectiva técnica de pessoas que trabalham exatamente em, em criptomoedas e nos mercados financeiros. Tinha que, precisamente, ter um apoio. Eh, também mais político, eh, que certamente a Ana Gomes também eh, consegue conferir, eh, para poder ter, ter um quadro que não seja só em cima da árvore, que consiga captar um bocadinho a floresta Mas, pois, por isto, se acaso mais, sem mais delongas, gostava de saber se, se a perspectiva vai nesta linha ou se eh, tem uma, um ângulo talvez um pouco diverso. Eu escrevi sobre o que é que eu pensava sobre o instrumento em pequeno camadas, do ponto de vista do, do valor. É um artigo para publicar no Jornal de Negócios, que está por trás de um painel, mas que também está disponível no nosso bloco para quem quer ler. Uma vez que antecipava que pudesse vir a ser um tema de alguma maneira de controverso, eu escrevi algumas coisas que eu pensei no artigo. Referências externas para quem quiser, de alguma maneira, conseguir a reconstituição que está por trás e poderíamos tirar as suas, suas contribuições. Independentemente do que possa haver alguma das suas ações. Sim, é, foi e, portanto, o meu problema com as 5 moedas é do ponto de vista do valor e não, não da outra, outra perspectiva. na questão da problemática do de capitais ao pensamento. Se calhar é a questão que começa a ser coberta. Um, há a questão do, do, do, dos ganhos e das perdas e da sua tributação. Na relação aos investimentos, há investimentos de soma positiva, em que toda a gente ganha, mas mais ou menos, e, portanto, para perder é relativamente é difícil. Há os investimentos de soma zero, que uns ganham e outros perdem, e há uns instrumentos de soma negativa em que é muito difícil ganhar e toda a gente... no mercado em valorização, como é no momento em que há os que caiu dois terços da valorização, neste momento estamos perante um jogo de, de soma negativa onde é difícil encontrar ganhos. Eh, são todos os tempos mais recentes para quem tenha investido há pouco tempo. E, portanto, a questão que se coloca eu, portanto, às entidades eh, tributárias é que tem de ponderar duas, duas questões. A primeira é uma questão de, de, de infraestrutura. O que permitiu a tributação dos dinheiros que foram lá para fora foi, o dizer, a de de transformação um no âmbito da OCDE e, em particular, a sua implementação informática sobre os pontos de standards. Com isso, não existe para as portugueses. Então, é por isso que, nas criptomoedas moedas, portanto seria muito difícil uh, saber isso, saber exatamente uh, ter o mesmo grau de controlo que, que, que existem, que existem, que em aos ativos uh, moedas e aos propósitos de mercado. E, por outro lado, a outra questão que é um bocadinho mais uh, basilar, que é no caso específico da dos rendimentos de ganhos de capital, há uma figura que é o recorte dos prejuízos fiscais. E, portanto, um poderia acontecer que, se por acaso, em um momento qualquer do um tempo, fosse decidido implementar a tributação das mais-valias em, em em de IRS para o, os ganhos e as perdas em criptomoedas, poderia, em vez de chegarmos a situação de termos. A receita fiscal, podemos ter a situação de ter despesa fiscal por via do corte fiscal dentro da categoria de, de, da categoria de rendimentos. Daí que eu, eu admito que possa haver alguma hesitação das pessoas responsáveis pelo assunto e que terão de ponderar. Um eu já não quero, depois gostaria de falar na próxima. Sim, nós descansamos. Obrigada, eu já gosto de mais. De Desculpa. Sim, muito bem. Muito bem, obrigada. Ah, e agora eu, ao Pedro! Eu, eu, eu imagino que tu, com uma perspectiva completamente diferente, tenhas já tomado aí muitas notas, coisas que gostarias de recostar ou de debater. Uh, tenho a ideia que, se calhar, temos agora aqui três tempos... O Pedro já está aqui com elas entaladas. Já uh, em cima da mesa. Uh, um Mete me aí, me aí na pausa, metem na pausa. Eu, eu, eu, eu, eu peço aos excelentíssimos senhor tele, senhores telespectadores e senhoras telespectadoras que prestem atenção à à, um, à cara eu, dela eu, quando o Pedro fala não, isso também, mas à subtileza deste senhor de, de, da maneira como ele vai dizer aos outros três, que eles não percebem ponta do que é que estão a falar mas sem ser mal educado Exatamente, é com muita classe, mano Eu gosto do Pedro O Pedro é, tem um nível Ele é muito educado, mas ele diz as cenas E há de ver a cara dela da, da Ana Gomes quando ele fala E há de ver a cara dele há de ver a cara dele quando ela fala Tipo a reação facial Estás a ver? Ele é uma pessoa é, inteligente, meu É, é, é, é inteligente e educado Exatamente Vamos ver então Vamos ver, vamos ver. De capitais, a outra de tributação e a outra da oscilação ou da queda das criptomoedas e das perdas é, que muitas pessoas é, supostamente terão ao investir neste tipo de produtos. Mas se quiseres acrescentar alguma a esta minha lista, estás à vontade, Pedro, ok? Por isso, tens que... a palavra. Obrigada, uh, os pontos todos que falaste são interessantes, mas é sempre, é, é mais do mesmo quando se fala de Bitcoin, de blockchain e Crypto. Aliás, vamos dizer como com é uma questão de facilidade Porque, na verdade, eu, pessoalmente, nem gosto muito do que é. Então, é, é sempre aquela que ele a questão do, do, do, do branqueamento de capitais e de fuga ao e de lavagem de dinheiro, etc. Eu, por acaso, gostava que alguém me explicasse como é que se consegue fazer isso. Porque eu já vi isso acontecer no mundo da finança tradicional, é a lavagem ou fuga, o que quer que seja, nomeadamente na parte financeira, tem a ver com, com o valor de up portanto, a sair o dinheiro. Por é que é muito complicado no sistema financeiro tradicional detectar as fraudes ou, ou, ou, ou as fugas ou o que seja, ou as lavagens? Por que é complicado sair o dinheiro? Por quê? Porque o dinheiro está numa Chegaremos a um ponto, estamos a. Uma, uma determinada entidade bancária, pode dar a informação ou não, se tiver uma jurisdição uh, boa, até obrigada, mas depois dessa pode dar outra, e está ali uma cadeia que chega a só um ponto em que hum, torna-se complicado ser o rastro do dinheiro. Portanto, isso, por isso, isso é que é difícil muitas vezes seguir um, o um rastro do dinheiro e, e resolver os problemas do abrigamento do capital. Claro. Quando falamos de, de Bitcoin, quando falamos de Bitcoin estamos a falar de blockchain, tecnologia blockchain, se podemos chamar assim, e o Bitcoin foi, foi o primeiro blockchain que apareceu, que foi criado, portanto, e, e o blockchain tem uma característica é que é, antes de mais, a total transparência, isto significa uhum. que todos os movimentos, todas as transações, tudo o que acontece dentro de um blockchain pode ser visto, confirmado, verificado por toda a gente. Enquanto o é tradicional, até é só pode ser verificado por as entidades centrais, por um ou por entidades judiciais, ou por entidades do governo, no caso do blockchain tão bem é essa escola, como qualquer pessoa nenhuma, com acesso à internet pode verificar tudo. Por isso, é, assim, é um bocado... É um bocado... Uh, Olha a cara é, dela! É, é para um quem alguma que, uma vez tentar tenta fazer o um brancamento de capital ou a lavagem utilizando coisas que logo Elas até mudam de cor! É, é, são todos! Por Porquê? São isso, todos! Vai mas ser espera aí, Obed, para aí! Pessoa, é diz, diz! Fala, fala! Mas há uma coisa que o Pedro não refere e que devia referir Sim. Percebes? É que Mas ele não pode também... falar tudo ao mesmo tempo, não é? Ótimo, e ele, ele não tem é... um tempo limitado. O ecossistema, eu, da e olha que eu aconselho só familiares a meter-se e a correrem riscos, porque confio. Mas o que eu lhes digo é que também não é, é, é, é como eles pintam, que é tudo seguido. Não é, Pedro? Porque quando entro no, nos mix. Acabou. Se o que aí sim não for feito, eu não fiz nenhum scam nem nada, mas vou buscar dinheiro da venda da droga e meto aqui. Neste momento. E depois posso seguir a transação do dinheiro todo, depois está legal, é? Ok? Também não podemos ser assim. Vamos dizer a verdade. E com honestidade é que Olha, nós... Vamos falar em tratar. cena de ilegais, tipo, os NFTs podem servir para... Bom. Podem servir para coisa, mas uma coisa é verdade. Uma pessoa que é criminosa tem muito mais sucesso na, na sua carreira criminal com o Fiat do que com a, o cripto. Isso é um facto, também É um facto, é um facto, mas o que eu estou a dizer. Sim, sim, é, sim, é óbvio que em, que em tudo há um scam, em, em tudo há um crime, é óbvio que, mas olha, não vamos banir, não vamos banir o dólar e o euro porque já são usados para financiar o terrorismo e para fazer coisas manhosas e o fiat sempre foi, antes do cripto existir, já existia o é um crime. E o crime, perfeitamente, certo? Perfeitamente. não vamos banir agora o dólar e o euro. Agora, é óbvio que em todo perfeitamente o tipo... Perfeitamente de acordo, Beda. É perfeitamente de acordo. Mas o que eu estou a tentar dizer é, ela Sim. diz, estupidamente, que aqui só se lava dinheiro na cripto. E eu, para combater esse argumento, digo, não, doutor, não vamos. Lava-se. Sim, senhor. Também lava. Só que se lava é, um ou dois por cento em relação ao capital que lá anda. E vocês e, é... Exatamente. A capital é reduzida. Agora, exato. Exato. Se eu vou dizer que nós somos os santinhos que aqui não se lava nada, também estou a mentir. E estou, a claro, dar e estou a dar um pau para que me batam com ele a mim. Estás claro, a perceber? Claro, contra-argumento. Claro. E assim eu tiro o contra-argumento com a verdade. Exatamente. Oh, é repor, só repor a verdade, exatamente, é repor Não, a verdade. Sempre é melhor estar no ecossistema em que haja um ou dois ou três por cento de vigaristas que consigam lá fazer vida do que estar no, no sistema financeiro tradicional que estamos a ser roubados para sustentar altas fortunas. Prontos. Exatamente, exatamente. E agora? Para eles imprimirem que já estão a roubar as pessoas todas. Não, nem é, é por aí, qual é o problema deles? É que isto vai ser a maior deslocalização de fortunas a nível mundial Vão deixar de ser os Rockefeller, os Musk, não, não. Eh, os Bezos E eles vão perder esse poder Esse é que é o grande problema deles Não é taxação, não é nada que nós vamos... O que vai ser taxado, que é outra coisa que eu gostava de transmitir A minha ideia, que eu Sim. vejo as coisas assim não é a cripto, a cripto que vai ser taxada, que vai ser taxado é uma mais-valia. Se eu compro com cripto, se eu compro com euros, se eu compro com tomates, não interessa, é uma mais-valia. Se eu faço uma permuta de um terreno e é uma mais-valia, eu sou taxado. O que é taxado é o serviço da mais-valia. Sim, mas ele está a falar agora sobre a transparência. Ele está a falar sobre a transparência. Eu, eu sei, eu sei, mas o de trás falou na... Né? Um, na taxação e depois naqueles investimentos que são considerados de risco elevado, de médio risco, e agora aquele. Eu, por acaso, vou entrar em contato com este senhor para me dar aqueles investimentos em que todos ganham, que é para lá meter algum guito. Nunca perco. Já, já, porque o José Carlos Tomás estava a dizer que há uns que é só ganho, não há percas. Até ganhos é, então é assim, Então quer dizer, ele disse Há uns que só ganham Há outros negócios que só se perdem E há outros que se ganham e que se perdem é mesmo. Olha, eu não sei quem é o José Carlos Tomás Mas eu tenho a certeza Que ele está a muitos quilómetros de realidade Muito E eu vou dizer dia, porquê não. Porque assim, em qualquer mercado Seja ele qual for Sempre que há alguém que ganha Esse dinheiro que essa pessoa ganhou Teve que vir de algum lado Alguém teve que perder Não há um negócio só de ganhar, meu isso não, não, não, não existe, senão ele que me diga qual é, tal como tu dissestes, ele que me diga quais é aqueles negócios que só se ganha, que eu também quero, deixar já então cair, isto é só, é só ganhos, bora lá então continuar aqui. E, porque, quando, é, é, portanto, no, o, e a doutora Ana Gomes, que me, que me eu já ouvi dizer isto mais, mais vezes, uh, e, po, e como ele teve a dizer, portanto, lá no Parlamento Europeu viram essa questão que o Alma falhou a passar. Eu gostava sinceramente que alguém me explicasse, porque eu não, não sei mesmo como é que se consegue fazer, esconder algo no blockchain, por via da transparência que eu tive aqui, que eu tive aqui. Explicar. Portanto, e essa e essa, isto para vir pelas partes positivas. eu já agora aqui o exemplo muito rápido. De como, de como. e é um bocado triste é que pega-se, quando se fala de bitcoin pega-se em toda a negativa e eu já acho que há, há aqui muita gente que vai ouvir falar de bitcoin e temos, temos que ir ao que é bom também então, há o que é mau, e não estou, não esconder disso, e estou perfeitamente à vontade para falar disso, aliás, já Carlos mais eu vi o seu, lá na altura que saiu o artigo de negócios e digo que eu concordo com 95% 25% do clássico aberto ok, portanto estamos, estamos completamente de acordo e é um mercado volátil dado e muito dado a fraudes e, e realmente existem Uh, uh, mas, mas já lá vamos, mas para se combater isso, tem que se buscar. o que a dizer neste primeiro ponto que eu estava a sugerir que tu abordasses quanto ao, ao branqueamento de capitais, o que estás a esclarecer é. é que para ti, já vou depois uh, à segunda ronda, mas é virtualmente impossível uh, esconder, ocultar, e, Isso dissemular. É uh, um... Floods这... A, <Spiritual Ti> <will> é, pá, a primeira coisa que veio foi para que uhum. os oligarcas russos estavam a utilizar o Bitcoin para lavar dinheiro. É é impossível isso ter acontecido. E, na verdade, é para colocar o Bitcoin. Com uma, uma, uma parte do problema. Quando o Bitcoin foi uma parte da solução, foi através do Bitcoin, e, pá, que o governo russo, que instituições russas o governo ucraniano, que instituições de, de, de apoio e, na, na Ucrânia, eh, receberam demotivos, pá, que foi através do Bitcoin, que, que, que os ucranianos, por exemplo, para conseguiram salvar o parte do, do, do dinheiro que tinham poderia evitar a desvalorização da moeda. Portanto, e quando falamos de blockchain, quando falamos de descentralização, quando falamos de quem, tem, de quem tem um bitcoin, seja ativo ou seja reserva de valor, para mim pessoalmente é a melhor reserva de valor que é uma vez foi criada na história da humanidade, ainda bem que estamos aqui e temos isso à nossa disposição. Uh, agora, uh, portanto, e a, e a parte, vai ser pela ser portanto, 160 centralidade para quem tem, aquilo, quem tem o, Bitcoin, o Bitcoin. A doutora Ana Gomes disse isso ao princípio e é verdade. Porque o Bitcoin é liberdade e o Bitcoin é igualdade. Porque quem tem o Bitcoin para realmente possui aquele ativo, realmente possui aquilo. Neste caso é um bem, é um bem intangível, mas possui esse ativo digital. Okay? E a pessoa pode pôr e editar o Bitcoin e o que queira fazer dele. E por isso são que têm acesso à internet. Mas aqui em Portugal a coisa é relativamente simples. Mais toda a gente pode ter contas bancárias. Aí o governo até ah, pede o serviço de mínimos bancários, toda a gente uh, tenha contas bancárias. Só não garante é que as empresas que estão elas tenham contas bancárias, porque os bancos fecham-nos as contas. Mas qualquer particular pode ter, uma, pode, ter uma conta, pode ter uma conta bancária, mas mais de 50% da população do mundo não tem acesso a serviços bancários. Mas isso, mais de 50%, não tem acesso a serviços bancários, mas tem acesso à internet. Ou seja, isto é igualdade. Eu queria eu estava Vamos falar do, do que está errado. Obviamente, está errado, eu sou o primeiro a dizer que há muita coisa errada nesta indústria. Há muitos esquemas. Mas há apenas só Tudo isto é trabalhar com hum. às pessoas. É, a... E de... dizem é. que temos que trabalhar depois e, de, obviamente, de, irregular. Irregular no sentido de adaptar tudo ao que é as nossas vivências os normais, todos os dias, etc. Vamos hum. lá, um não, é assim, eu gostava também de ouvir depois sobre a questão da computação e mais exatamente sobre a volatilidade desta parte mais volúvel do mercado, mas já que parqueámos aqui um bocadinho na questão do branqueamento de capitais, ainda queria fazer uma, temos tempo ainda, ainda queria voltar aqui à Ana Gomes e aos acastos mais sobre este assunto e depois podermos ir aos outros temas, até porque isto tem, já estão a passar milhares de pessoas pelas plataformas esta noite, aqui a verem o debate, e realmente este é um dos aspectos que está a suscitar bastante polémica. Portanto, eu assim, Ana, vamos então, então, a... é, para... é, sair é, um bocadinho é, um <risos> escutando a Pedro Bosch se mudou a sua opinião eh, sobre esta questão do registro. De, dos da cripto, ou, se manchar... ou seja, após o Pedro falar, a senhora Ana Gomes, diga-me lá, se já mudou de opinião. Vamos ouvir. Espera é, é... oh, oh, aí só um bocadinho. Ah, é que eu, eu, eu... Diz isto. É que antes, antes de dizer aqui uma coisa muito engraçada, e tu assististe com, isto em direto comigo, lembras-te? Sim, sim. E ela diz que já passaram milhares de pessoas pelas plataformas. Eu, só, assim, tanto quanto eu sei na altura, isto só foi transmitido em duas, foi o Facebook e o Instagram. Mas tudo bem. Só que 99,99% ,99 dos comentários era malta a cascar nesta, nestas, nestes três seres vivos que não percebem nada de criptomoedas, que tem que percebe imenso de criptomoedas e aos ah, parabéns ao Pedro Borges. Eu acho que é yeah. assim foi-te referir isso por menor. Yeah. É sim, mas a Jade, a Jade ela está a tentar manter uma, uma posição neutra, ela está a tentar a manter uma agora. posição neutra e até disse agora o seguinte, disse, após a intervenção do Pedro a esclarecer e a debater aqui o que ela disse, se ela já tinha mudado de opinião ou não. Portanto, a Jade aqui não é um problema, a Jade aqui está a fazer de uma mediadora entre as partes, ela não está a fazer parte nem da solução nem do problema. Ela apenas está Sim. a gerir e me muito bem. Eu gosto da forma como ela geriu aqui esta, este, este debate. Isto basicamente está dois contra um. Tens o José Carlos Tomás com desinformação, uh, com negócios que só se ganha. <risos> e temos a senhora Ana Gomes que isto é só lavagem. Portanto, o Pedro Borges aqui está sozinho num dois a 1 um. Estás a ver? E a Jade está a fazer de mediador, ela basicamente perguntou a ela agora, então e agora após a intervenção do Pedro Borges, qual é que é a sua opinião? Já mudou de opinião? Vamos lá ver é o que é que ela diz. Olha, curto bem. A primeira frase, olha. Uma distante polémica, Portanto, eu, assim. eu vou vir assim, Ana Gomes outra vez, a, a palavra, para lhe perguntar se, escutando o Pedro Borges, se mudou a sua opinião eh, sobre esta questão do registro, de, dos dentores da cripto ou se mantém uh, o seu pensamento inicial. Mantém o meu pensamento, mas devo dizer que eu concordo que a tecnologia que suporta uh, o Bitcoin, o Bitcoin, o Bitcoin para, se chamar, uh, é, é importante, é útil e tem mérito. E até penso que ela vai passar a ser utilizada muito em breve pelos próprios bancos centrais. Uhum. E nós vamos ter a moeda de capital pelos bancos centrais. Esse, é um, esse é um outro debate interessante. Esse é o um futuro. E só que então põe em causa esse princípio tal da liberdade da, das criptomoedas, que justamente dispensava os, o controle dos bancos e do sistema financeiro. Uhum. Eu acho que isso vai acontecer. Aliás, o, eu, eu falei um tempo em que não se criam regulação não se cria regulação. Neste momento, o próprio presidente Biden já em março emitiu um decreto um, executivo, um, uma ordem executiva para que exatamente se estude a regulação. Isso foi na sequência também de certamente porção pressão da Yellen, exatamente pelos problemas que houve com várias das, das chamadas criptomoedas. Uh, e, e, portanto. Eu até acredito que essa que a tecnologia tenha exatamente essa virtualidade de permitir follow the money, uhum. e também sou a primeira pessoa a dizer que eu sei perfeitamente que no sistema financeiro uh, convencional, uh, sim, uh, não, normalmente o, o money não é seguido, não é por falta de regulação, é por falta de vontade política Exato. Que é tecnológica e é evidente, e, é, e não é por acaso não é por acaso que é a quinta diretiva para o Programa de Capitais que lá tem a palavrinha criptomoedas e eu reclamo alguma cota parte de responsabilidade em ela ou seja, ela reclama a cota parte de responsabilidade de ver lá o nome criptomoedas na cena de lavagem de dinheiro, portanto ela orgulha-se muito, Até, e, e porquê é que não meteram a dólar fiat franco-suíço, sei lá. Eu o era... Não, eu tive a quota parte do nome cripto ser lá, portanto o mérito é meu, man. Ai, oh, meu god! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o Pedro Borges acabou de lavar o chão com a cara dela. Ela tem de salvar a face de alguma maneira, ou até a Joana deitou as mãos à cabeça. Man, isso é uma cena demais, mano. Eu tive a cota-parte responsabilidade de meter lá o nome de criptomoedas lá na cena da lavagem de dinheiro, mano. É pá, eu não sei qual é que é, a... não sei qual é que é a cena, mas pronto, enfim. deixar andar. Ah, é, é, mas, tá, a senhora tem de dar muitos beijinhos, mas, a ela própria. Nas, uh, informações que eu tinha recolhido Agora, portanto, eu penso que é por aí. Acho que há um problema uh, que vai ter de ser. Uh, Resolvido, uh, uh, fundamental, uh, que é o problema do impacto destrutivo no ambiente uh, que resulta da Mano, há um problema que tem que ser resolvido no impacto da destruição do ambiente. Portanto, basicamente, os mineradores estão a gastar uma eletricidade imensa que está a destruir o mundo. É assim, como todos nós sabemos, não é? Vamos passar todos para carros elétricos. Se a gente formos somar a quantidade de carros que existe no mundo, não é? E vai haver uma lei que a partir de 2035, salvo erro, ou 2030, claro. todos os carros têm que passar para elétrico. Portanto, esses carros vão consumir diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Portanto, não há nenhum problema em gastar eletricidade. Não há nenhum problema em gastar eletricidade com os carros para se poderem deslocar. Para sempre, porque agora vai ser bem, não é? A partir de 2030 ou 35. Mas há um grande problema com a mineração que representa apenas uma parte tão pequenina que o sistema bancário normal de todas as fiatas do mundo, não estamos a falar só de euro nem de dólar, portanto, o sistema bancário, todo o sistema que suporta o fiat, também tem uma pegada na, no, de carbono, é no, é no planeta que é muito superior, porque repara, tu tens os ar condicionados dos bancos, tens os computadores, tens os faxos, tens as impressoras, tens a luz, tens os alarmes, tens as máquinas multibanco ligadas, olha, repara bem, quantas máquinas multibanco, quantas máquinas multibanco existem à volta do mundo inteiro ligadas 24 horas, ah, é a gastar eletricidade não há nenhum problema em relação a isso mas minerar é um problema muito grave que tem que ser resolvido portanto, Ana Gomes man, é pá, olha, e o Henrique percebe aqui de, de eletricidade <risos> é menos, olha isto o, o, o, é, é conversa isto é conversa para otários porque este tipo de conversa dela é para ela falar com pessoas que não percebem nada e que acreditam em tudo o que ela diz porque se uma pessoa parar mesmo um miúdo de 15 anos, pensar assim, máquinas de multibanco em todo o mundo, o sistema bancário, os alarmes dos bancos, tudo isso que envolve mesmo os transportes das pessoas que trabalham no, nos bancos, que se deslocam para irem trabalhar. Olha, tudo isso incluído mas bastava só as máquinas de multibanco. Façam as contas à eletricidade que o sistema bancário Fiat, à volta do mundo, gasta e comparem, comparem só à mineração, seja de bitcoin ou o que for, que tenha pro of work. Não, Não tem nada a ver, meu. Estamos a falar de uma formiga e o gulias. Não tem nada, nada a ver, meu. Queres comentar alguma coisa sobre isso? bate na live. Está aí, tá aí. comentam uh... tá aí. Tá aí sobre, sobre isso da eletricidade. Sobre isso, olha, há um estudo que já prova, que o sistema financeiro tradicional gasta mais, mas muito mais do que o, do que o, o ecossistema cripto. Essa única coisa que tinha dito é que leiam tudo. É óbvio, é óbvio. Agora, Basta as máquinas de multibanco. Basta as máquinas de multibanco, já nem falo do resto. Não, tudo junto está incluído é, os carros, o, os veículos que eles utilizam a deslocação do, do transporte para ir e vir trabalhar. A maior parte deles, incluíram isso no estudo. E um, lhe chegaram à conclusão que há muito mais, muito mais. Mas isso se eu já estudos dizia cara? gosto de olhar e ter os olhos na testa. Mas só ela, a Ana Gomes, é que ao dizer estas palavras, pá, não sei, deve ter sido os melhores argumentos que ela conseguiu, porque não faz jus à realidade. E isso então temos que, repor, temos que repor aqui a verdade, porque ah. estes isto que ela está a falar não faz sentido não faz sentido qualquer pessoa nem é preciso contas técnicas basta conta de cabeça toda pessoa ver quantos mineradores existem no mundo não é os computadores estão lá ligados agora basta as máquinas de multibanco meu já já nem falam do resto à volta do mundo mas estes anos todos não é este ano, é estes anos todos para cá. Portanto, a cripto não aconteceu assim há, há tanto tempo. Nós, em cripto, ainda somos todos nubes. Tipo, o Bitcoin tem, tem, tem pouco mais de 10 anos, não é? Uh, e antes da cripto existir, ninguém falava sobre... Ai, ah, o sistema bancário gasta muito em eletricidade. Ninguém falava nisso. Não era um problema. Não era um problema. Mas apareceu a cripto. Agora é um problema a cripto, pá. Não faz sentido, meu. Não faz sentido, meu. Consumo energético uh, para a chamada mineração. Isso uh, já é um outro tema, mas eu vou apresentar aqui a nossa lista. Mas, bem, aqui tem que ser resolvido se, uh -huh. se for adotado pelos bancos centrais. E, e agora uh, é evidente que as experiências que neste momento há, eu percebo, que nos venham dizer que é. Bom, eu, eu, eu sei bem que, por exemplo, o que foi dito por Borges em relação, por exemplo, ao papel da Bitcoin na Ucrânia, por exemplo, uh -huh. um, bom, mas porque aí houve uma decisão uh, com apoio governamental de apostar no Bitcoin, que ter sido ouro ou conchinhas, a, a questão é sempre a base da chamada fiat Currency da uh -huh da confiança que de se tem naquilo que se institui com moeda. No caso, altura, eles seguiram a apostar na Bitcoin, o, o, o podia ter sido, como dito, conchinhas ou... Conchinhas! Ou... <tos> <risos> e muitos oligarcas russos, efetivamente também usam a é Bitcoin, uh, hoje continuam mais do que nunca à procura do ouro e não dispensam o valor, que, como digamos, valor de referência do que é que venha aí. Uh, eu ainda recentemente vi uns filmes passados sobre Bíblia de cinema, não, sobre a experiência do Salvador, o primeiro Miss, onde a Miss, que adotaram a, a Big Point como o Lidl como era, uh, yes. e está a ser um flop total, e vamos ver o que está a passar no fim do ano, há, há imensas gentes. Uh, embora o governo tenha feito tudo para tomar a moeda a produção, exatamente com esse argumento de que as pessoas têm internet mas não têm uh, contas de vantagem. mas a resistência é tremenda. Uh, porque as pessoas, de facto, não têm a confiança. E aí, mais uma vez, quando governo diz, diz que isto tem, uh, tem a ver com a confiança. E é aí que as entidades governamentais, dos bancos centrais, etc., ah, são fundamentais para dar confiança Ou não? Ou não, Ana Ou não. Ou não. E a crise de, de, do subprime demonstrou. Mas não só. Mas, mas as sucessivas crises do do, do, do Bitcoin, o que é que eu represente que aliás não tem, uh, não tem, uh, não é fiat currency, quer dizer, não é, não é, não é não é por causa que justamente não há contas bancárias. Um, é que não há essa convertibilidade uhum. de, e é que existe, é altamente limitada e isso vê-se, é por exemplo, na experiência do, do Salvador. o tudo indica que vai chegar ao fim do ano e o Salvador não vai, vai ter um problema de ensino de, de dívidas públicas porque o governo da Salvador em é dinheiro na divulgação da bitcoin com consequência o Vamos ver. Vou só passar aqui um bocadinho aos agravos de Março, também para tentar dar aqui uma justiça mínima aqui ao tempo. Os de marcha. Não sei se querem ainda pegar neste tema do branqueamento ou não, não. alguma outra pergunta. Eu, eu vou pegar no outro tema, que é os 20% que me separam Pedro os. Estou para baixo. Que... Exatamente. Desde de, de de que um tema que não está no efeito. basicamente o que é que dá valor à moeda nós utilizamos e o que é que não dá valor, às é A moeda que portanto, a Oi, oi, uma característica que é uma terribleia. Oi, oi, oi, oi. Olha, o José Carlos Tomás disse uma coisa inteligente: as, as criptomoedas e Isso a moeda Fiat partilham uma característica que é nenhuma delas tem um valor intrínseco. Isto é verdade. No sério? Eu é é difícil, não preciso, Eu não Olha, curto, eu, eu vou aqui puxar para trás. Do branqueamento ou alguma ou outra coisa? Eu, eu, eu vou pegar um né, que é o 5 que que se tomara o Pedro de, Exatamente. Uma que ele teve a mobilidade uhum. de, de ser que com o 95% do artigo. Portanto, então, é um tema que não está no arquivo, que é basicamente o que é que dá valor à moeda que nós utilizamos diariamente. E o que é que não dá valor diante à escrita O que é que distribui uma da outra? Na realidade, a moeda financiária, portanto, da fiat, que é e as criptomoedas partilham uma característica que é o meu perigo valor intrínseco. E as questões... É o mesmo! Tudo existe! A outra como um futuro! A outra estava a abanar aqui... Sim, sim, sim! é o curso legal? é o facto de o Estado aceitar essa moeda para pagar impostos. Eu não sei se então, se, se lembram do conceito do dia da limitação dos impostos, que é, portanto, é publicidade todos os anos, como sendo aquele dia em que nós deixamos de, de trabalhar para o Estado, não é? para os impostos, e passamos a virmos a trabalhar para, para nós, e que num destes últimos anos já é no Pai 9 de junho, ou se assim, uma coisa do género, é? ou seja, as pessoas em média, e as pessoas médias não existem não, as pessoas trabalham metade do ano fora do Estado. E na realidade há uma analogia uma muito, muito próxima de tempos, é, de era, tempo dos tempos anteriores, nomeadamente dos tempos fundos federais, em que era exatamente isso que acontecia, as pessoas tinham a obrigação de ir trabalhar Uh, nos campos do, do senhor e do senhor, e tinha a obrigação de servir no um exército, isso, o serviço militar, e isso tinha como contrapartida que se aplicassem em linha uma quantidade de, de, de, de tempo que se traduzia necessariamente em dinheiro. Atualmente a situação é diferente. Eu, eu aqui há uns tempos, estive em 2013 e depois tinha que de pagar em anos e anos e anos e a minha pessoa gostaria que sabem da assim que, sabe, que eu trabalhasse para eles. Repara, até eu era. E eles ficavam extremamente contentes se eles transferissem transferisse uma parte do saldo da minha conta bancária, para eles. Eu, que na realidade não passa de um conjunto de Isso aqui é coisa que eu Ou seja, na realidade, o que dá bomba para o é o facto de ele ser o capaceito o um Estado que tem o de poder de exigir de exigir para eles, e, e, e, e para a quitação, daquilo, essa parte do, do, do da financeira. mesmo não acontece com nenhuma das E aí começa diferença. Nós temos a sensação Errada, com a grande da... da moeda, o que a é a confiança. E não o o valor da... da moeda, é o facto do Estado aceitar para pagar os impostos e encontrar moeda E depois, outra Outra coisa que não é muito bem entendida pelas pessoas é que temos o papel central que a moeda, fazendo parte do aparelho de. da prestação do aparelho de Estado, tem uma ah, extração recurso de recursos consideráveis, que é a partir, digamos, recursos da moeda, da população da moeda, de duas maneiras. Uma é o direito de comércio. Então, se nós olharmos para. Minha o... pergunta é com erro. É assim? O... Então, estava bem -os -os -os, -o? Sim, Relativamente à, à moeda, é precisamente esse. É o direito de cunhagem que, os termos feudais, era um direito real. E agora, algumas coisas mudaram, mas na essência, tudo fica na mesma e continua a ser um direito do Estado. O Estado extrai recursos através do direito de cunhagem, que é diferente entre o que as coisas que estão, as que estão a fazer e aquilo que ele nos faz aceitar é esse valor. Não, não é mais. Como vocês sabem, as notas não pagam os juros e, e, e aquilo é uma dívida que o Banco Central, neste caso, eu tenho para comigo, mas eles, do ponto de vista com aqueles recursos que eu acabei de lhes que porque eu fiz um empréstimo, é uma dívida, eles basicamente aplicam em recursos, em hábitos financeiros, dos quais ganham os juros e, portanto, há essa dificuldade mas isso é uma pequena parcela do que eles recebem e é um benefício que a moeda tem constado. O principal benefício né, que a moeda tem constado é o imposto inflacionado, e todos nós agora estamos a ter essas coisas. Exatamente. Fácil. E esse imposto surge, e também é uma coisa que é importante, quando não, não temos a capacidade de pagar a dívida que acumulou através de... de, de, de, de da recolha de impostos, basicamente redimina a, a moeda no qual contraiu a dívida de maneira a terminar. É -te assim mais fácil o espaço de dívida acumulada. E é isso que Muito neste bem. momento está a acontecer. Basta só dizer isso a tantos anos. Sim, a gente está a ter uma dívida de 280 bilhões de euros. Ou 10% das contas. Estamos a falar que o Estado reduziu em reais a sua dívida em 28, vamos ter 25 milhões de dólares. Se nós compararmos isso com o orçamento de Estado, chegamos à conclusão que isso é o equivalente a um adicional, onde um as receitas foram receita de um cerca de milhões, um adicional de 25% do imposto que ele foi retirado e que o Estado conseguiu tirar dos cidadãos por contrapartida da redução da sua dívida. Ou seja, objetivamente, e esta é que é a principal conclusão, o Estado vai, digamos, privatizar este seu local de emissão de moeda ah, E, portanto, mas... em pensarmos que uma criptomoeda algum dia há de ter dentro do valor da utilização do Ok. Ou seja, ele basicamente disse que a criptomoeda, pronto, ao contrário do fiat, que serve muito bem os Estados e os governos, não é? Porque para eles funciona muito bem. O esquema deles em é que imprimem e que lixam todo o dinheiro que está em circulação. Portanto, o fiat é o dinheiro perfeito para os governos continuarem a trabalhar da forma como ele falou. Isto é muito bom por causa disto e é muito bom por causa daquilo. E a cripto, opa, não tem valor porque o Estado não consegue mamar basicamente foi isto, é. Exato. <risos> basicamente isso foi isto. É, sim, essa é? É, é, é. é a versão resumida de tudo o que eu disse. Já, já, Jesus... yeah, yeah, podes crer, tipo, ele basicamente teve ali a explicar como é que funciona o Scam Fiat, e com a cripto não dá para a gente Scamar, por isso isso nunca vai ter valor postado. Basicamente. <risos> Vamos ouvir o Pedro. Obrigada, Giacás Tomás. Oh, Pedro, se grato que podíamos começar por aqui, a eh, responder esta questão e depois voltar atrás, só para não perdemos aqui o um fio, por exemplo, há outras questões para pegar a Ana e a Ana estava a referir. Já agora, só uma coisa, já desde que estava a falar dos tempos feudais, para o fim do feudalismo, e o feudalismo é o de Portugal, dentro da Lua do Dom Manuel, Alguns forais que se davam, colocava lá, ia ser no máximo 25%. Por mais que isso era desumano. Na altura, a gente se concentrava era desumano, até isto agora é uma catástrofe. Mas, mas, mas, isto agora é desumano. É desumano. Qualquer dia é de trabalhar. É assim. Já falta lá... mais, que é tal é. a inflação. Desenho é... A nossa, que é. A... É assim, relativamente a, a vamos se se a moeda fiduciária vale para pagar impostos, então o bitcoin vale, porque se eu consigo pagar impostos em El Salvador, claro que eu também não consigo pagar impostos em Portugal com dólares, com euro, certo? Portanto, se eu pago impostos em El Salvador, portanto, aí estaríamos igual. De qualquer maneira, eu concordo, eu também não vejo nunca, acho que é impossível haver uma, uma moeda à escala global não faz sentido, como é evidente, diferentes realidades de países, diferentes realidades de blocos económicos, terem a mesma moeda, sinceramente, também acho que não faz sentido. e Eu vejo mais o Bitcoin, como já disse, como uma reserva de valor, e é a melhor reserva de valor que já teve à disposição do Mórmon. Um agora, agora perdi um bocadinho. Ah, portanto, e, e, e porquê? O ouro... Uh, o ouro é uma reserva de ouro porque, epá, porque há pouco, ou é raro, uh, porque é muito caro ir, ir, ir explorá-lo ou minerá-lo e tem uma pequena desvantagem, é que o ouro, que, aliás o Robin dos Boscos, todos nós lembramos do Robin dos Boscos, o que é que o Robin dos Boscos fazia? E, epá, ia, ia assaltar lá o xarife de Nótica me que ia lá com os, com, os, com os cofres carregados de ouro, não é? Portanto o ouro tem este tempo de ouro um bocado difícil de levar. De para aí, velho. Para, para aí, para aí, para aí, para <risos> aí. Diz lá, diz lá. Vais falar sobre o Robin dos Boscos? Não, vou falar sobre o ouro. É que eles ah, querem ah. só uma coisa nisso tudo. O, o ouro é reserva de valor por isso tudo e porque é utilizável tem uma utilização prática. Eu posso, posso vos dizer, hoje em cada computador teres da torta, teres mais ou menos uma grama de ouro. Num computador. Sim, mas isso de é outra ouro. coisa, sim. É, mas isso é por isso que ele tem valor. Agora ele dizia que a Bitcoin. Agora vamos ver o que é que ele diz da Bitcoin. É, mas quanto à reserva de valor. Ô oh Pedro, desculpa lá. Não sabes o que estás a dizer? Mas <risos> alguma <risos> coisa, olha, Henrique. Mas olha lá uma coisa. É assim. Ele disse uma coisa muito inteligente que foi, que foi o seguinte: No tempo, do lado do Robin dos Bosques, os reis iam a passear com o ouro na pelas estradas e chegavam ao Robin roubava aquela cena toda e o que ele está a dizer é que com o Bitcoin isso não é não é possível estás a ver a ideia por exemplo eu, eu posso ter um milhão de Bitcoin não me pesa nada e ele, ele está mais seguro e eu não consigo andar com um milhão de ouro a tipo na carteira estás a ver e se eu conseguisse e se eu conseguisse ele não poderia ser roubado estás a ver a é óbvio que também pode ser roubado o Bitcoin mas isso já vai dar uma grande volta, já não é com o Robin dos Bosques. Estás <risos> a ver? Alberto, isto trocou o, o, o, o, ver, então, Mas, o trator, que? É, para te roubarem os teus bitcoins, tu, das duas uma, ou tens os teus bitcoins numa hot wallet. Fala mais um ao pé do micro. Espera aí, para, para te, te roubarem os teus bitcoins, das duas uma, ou tu tens os teus bitcoins numa exchange, numa hot wallet, e que é tipo um scam. Exato. ou então tu deste a alguém as tuas chaves privadas ou a tua CID yeah. não tens as chaves não é, não é as tuas moedas ou seja, desta tua Sim. carteira eu se pegar na minha carteira e der a uma pessoa que está aí na rua, é igual tipo né? não sou eu que estou na posse da minha Exatamente. carteira ou seja, roubar é que isto é uma coisa que às vezes a malta não tem noção e por acaso acho que o Pedro falou nisso é que quando nós temos criptomoedas cripto tokens pronto sim. eles são novos se estiverem numa cold wallet ou numa hardwell, uma hardware wallet e até há exchanges que te permitem ter as chaves privadas sim, sim. são tuas. não somos mais ninguém é o é, foi não precisamente é. aquilo que ele disse exato e no banco olha o banco vai à falência e se tu não tiveres aquele seguro bancário que foi criado depois da queda do BES dos depósitos estarem salvaguardados até 100 mil euros olha, ficas a arder já, yeah, porque já mas para referir de... aqui que Fica nos arder. últimos 15 anos nos últimos 15 anos portanto, a gente fala de Celsius, fala de não sei o que mas é assim em Portugal nos últimos 15 anos houve, houve três bancos que fecharam portanto nós é temos verdade. uma versão Celsius de outra maneira portanto, há, é perdas, há perdas bancárias não é só exatamente. em existem existe perdas bancárias. Sempre houveram, olha, não agora, acho que é na China e mais não sei quantos países. Exatamente. Os bancos fecharam, eu passei aqui vídeos, o Estado meteu lá tanques à porta porque as pessoas querem o dinheiro delas que deixaram no banco e o banco fechou as portas, percebes? Exatamente. E é exatamente aquilo que o Pedro está tá a dizer que uh, dá para roubar. o Bitcoin já é mais devagarinho e o que tu estás a dizer é muito bem deixar num banco é o que, é o que está a acontecer na, em vários países e o Estado em vez de defender as pessoas, obrigar o banco a dar-lhes o dinheiro, desvalorizado ou não dinheiro. ainda mete lá tantos, eu passei aqui imagens noutras lives em que existem tantos que estão lá à porta dos bancos para defenderem os bancos, ou seja em vez de defenderem as pessoas dos bancos, estão a defender Sim. os bancos das pessoas, portanto é assim, é claramente um esquema em que o Estado ganha e protege os bancos, não é? E, Isto e é uma isso, coisa... Então, assim, olha lá, e por isso é que eles um estão contra as, as, as, as criptomoedas e a, a, a DeFi, a, a Finança Descentralizada, porque eles aí perdem o controle todo. Exatamente, daí que não serve para o Estado porque não... Não, tipo, a uma, uma máquina do secando deles, não, Bina, meu, não. Eu, banco, tu Exatamente. A... eu sou sincero, eu neste momento, e já comentei isto com a minha família, o que eu mais queria era conseguir arranjar uma maneira de simplesmente deixar de ter conta nos bancos. Exato. Ah, tinha, tudo em, tinha tudo em wallets e acabou-se. Deixas-te pôr numa stable ou numa coisa qualquer, meu. Exatamente, mas não dá, porque olha, que um, tens um empréstimo à habitação, tens de ter conta no banco. Queres, queres, queres pagar a Segurança Social? Tens, ou, tens, ou tens de ir ao ATM ou tens débito direto. O esquema está montado para então que tu realmente não podes viver sem bancos. Mas não é, é assim, mas é quando há uma tecnologia dinheiro. nova, quando há uma tecnologia nova, a estrutura dessa tecnologia ainda está a ser criada. É óbvio que o Bitcoin apareceu, agora ainda não é possível isso tudo. Mas aos poucos... Há de haver uma empresa que tu já começas a ouvir assim, olha, a empresa tal já aceita Bitcoin. Passado um tempo, olha, a empresa tal já aceita Bitcoin. E essa adoção, embora não seja legal tender, há empresas que vão aos poucos, vão começando a usar Bitcoin. Por exemplo, eu sou um concorrente teu, tu tens uma, uma área, a gente, os dois Sim. temos um negócio na mesma atividade e somos concorrentes, pronto. Eu agora aceito Bitcoin ou aceito criptomoeda. Tu podes ver isso como uma desvantagem. E então tu também vais dizer, ah, ele, ele aceita, mas eu também aceito criptomoeda. E pois aos é poucos, eu. aos poucos, as empresas, mesmo que os países não sejam legal tender, elas aos poucos vão começando a aceitar Bitcoin. Bitcoin ou outros ou criptoativos, estás a ver ideia? E outra coisa, é como já disse aqui várias vezes, a adoção não tem que ser só tipo, ah, isto o país é, é, é, é, é, é legal tender. Não. Já existe a blockchain está implementada de várias maneiras, desde o sistema de votação, como registro de propriedades, etc. Existem pá, já imensas formas de usar a blockchain, porque é mais barato e poupa-se dinheiro e é um sistema mais justo, não é? Em que já está a ser implementada em vários países do mundo. Portanto, a adoção, quando se fala em adoção, não é só legal tender, existe já muita coisa envolvida, incluindo aquilo que eu acabei de dizer, que é... Ah, já há já empresas que já estão a começar a aceitar Bitcoin, a gente ouve, e isso aos poucos, essa estrutura ainda não está montada de maneira que todos aceitem, portanto, isso é uma coisa que vai gradualmente, vai a, é acontecendo, percebes? Portanto, é uma questão de tempo, é uma, é uma, é uma questão de tempo, não é? É, exatamente. As pessoas abrem os olhos, as pessoas abrem os olhos, eu tenho de, uh, dinheiro durante 10 anos no banco, o que é que vai acontecer ao dinheiro? Ele deslumoriza... Já não vou poder contar as mesmas coisas. Então, e se eu tiver o dinheiro 10 anos em Bitcoin? As pessoas aí já vão ver o saldo, em vez de descer, ele vai subir. Oh, meu, eu acho que não há aqui... Isto é uma escolha óbvia, não é? Olha, tipo, as pessoas vão acabar por abrir os olhos, diz-lhes. Espera diz. aí, deixa-me só corrigir-te aí duas coisas. Primeiro, disseste tem razão, vamos supor que, que eu meto 10 mil euros no banco e deixo-os lá estar parados durante 10 anos. Primeiro a parte do, do dinheiro que vai ser comida pela inflação. Ou seja, 10 mil euros hoje vão valer muito mais do que 10 mil euros daqui a 10 anos. Temos essa parte. Mas depois os bancos cobram comissões. Sim, e taxas, e aí não há para par. Ou já. Seja, se, chegares, se tu chegares ao fim de 10 anos e tiveres lá 5 mil, está cheio de sorte. Pois. Ora, que Entretanto, já não valem 5 mil dois, 2. Valem, Fonte se calhar, de Fonte, Fonte No caso dos bitcoins, ou no caso de qualquer cripto, Pronto, não vamos, vamos aqui para as criptos em geral. Eu meto ah, eu meto 100 mil links numa, numa, numa cold wallet, numa hardware wallet. Pronto. E durante 10 anos não pego daquilo. Ao fim de 10 anos ativo a, a hardware wallet, eu continuo a ter lá 100 mil links. Exatamente. Entretanto, entretanto, a link valer mais do que vale hoje é outra conversa. Pronto, isso aí é outra questão. Que é Mas que... não com moedas, exato. Mas as moedas estão lá todinhas. Exatamente. É que elas não desaparecem. É e o Fiat, para o além de, de, de, de desvalorizar, não, não ainda te de papam nada. moedas. Exatamente. É tipo o Pac-Man. É até tipo o Pac-Man, estás a ver? Exatamente. É, não é o monstro das bolachas. É o moço das mulatas. Bora lá então aqui continuar. E depois andávamos no vizinho, ficava-se lá o ouro e quando começaram a aparecer as notas. Portanto, o ouro sempre foi uma chanterna de torneira de, terreno de, terreno de terreno. E as características que o ouro tem, o Bitcoin tem-as ainda melhores. Porquê? Porque o ouro é raro só que o bitcoin é finito, são 21 milhões depois disso não haverá mais e o bitcoin, o ouro é igual ao bitcoin se o bitcoin tiver na minha é meu, ninguém é lá pode mexer, se o ouro tiver no lugar, não, é eu também ninguém lá pode mexer a diferença é que o ouro e normalmente o do grupo dos nossos que disso, é difícil de transportar o bitcoin sendo digital, isto é extremamente fácil de enviarmos enviar os valores, como nós vivemos neste sistema fiduciário não é assim que tem confiança sentem dívida. Nós vivemos num mundo, e já agora a referir que o vírus foi criado a seguir ao problema do subprime americano, da falência da Lima, ou seja, o vírus foi criado exatamente por causa das meias feitas uh, pelo, pelo, pelo sistema financeiro tradicional e pelas e pelo, e políticas monetárias da altura. Portanto, nesta altura em que vivemos, porque nós vivemos num sistema... Já Pedro, de... já agora, já agora, Não, já foram corrigidas e... Estava a não falar do próprio esquema piramidal que é o Banco Central Europeu. É, pá, foi Mas, na e por isso não, não saímos de dinheiro. Claro. Pronto, não, para lá. o tema da impressão de dinheiro, etc, etc, é isso que eu Ou seja, isto é dinheiro em cima de dívida. E pronto, lá está. E vivemos num mundo em que a taxa de juros isto parece normal, porque como é que alguém, a quem puder ganhar, ele gostaria de ganhar o outro sítio para ajudar ou ainda a pagar-lhe para isso. Pois pronto, o, o, o que é que é? Depois dos anos 70, quando foi, quando foi abandonado o padrão ouro, começou-se a fazer isto, em primeiro lugar, o padrão, Portanto, mas o Bitcoin, e dadas as características que tem, é para é, poder ser excelente para se reiniciar isto outra vez, e eventualmente utilizá-lo como tudo é volátil, tudo é volátil, eu pessoalmente nem vejo o Bitcoin como um investimento, o Bitcoin é uma reserva de valor, mas reserva de valor tem-se, possui-se, não se investe nela, <risos> pelo, pelo, pelo que as coisas sabem, só aqui outra coisa muito rápida relativamente à parte de escala, o governo, os governos, uh, uh, taxam que acham muito bem a taxar. Eu pessoalmente acho que tivemos aqui uma oportunidade de trabalhar em Portugal, de criar aqui um ambiente, é uma indústria já muito grande, só no Europa há cerca de 100 mil pessoas a trabalhar na indústria do blockchain, para conseguirmos atrair para cá muita gente, depois vem comprar, fazer compras, etc. E compram imóveis, comprou, às vezes compras do dia a dia. Se calhar, se tivéssemos aqui com um bocadinho de, de, de, de boa vontade, até conseguirmos prolongar isso mais um tempo. Mas isso aí, no, no, o Bitcoin não tem nada a ver com isso. Acha-se que se tem quem achar, quem pode achar. Agora, isso não altera nada as características do Bitcoin. Quanto ao ambiente. E, <risos> É, é, é assim, este momento também tem que ser muito melhor, porque as coisas também não são bem como são apresentadas, porque, porque é tal coisa de vermos sempre as coisas que podem ver. O Bitcoin vai consome mais energia, que, que lá nos ponha juntos, ou lá nos conhecemos, etc. falar a mesma coisa, o Bitcoin consome energia para garantir a segurança do dinheiro, ou no caso do Bitcoin como os bancos consomem energia, os bancos têm lá os computadores e aquelas coisas epá, para garantir o dinheiro que está na conta do Pedro Borges, epá, a manhã continua lá. Portanto, agora há aqui uma diferença, é verdade, é, os bancos existem para garantir a segurança do sistema, portanto, e para isso gastam energia para garantir essa segurança, só que enquanto os bancos epá, estão nas melhores avenidas, nas melhores cidades, onde a eletricidade é mais cara. A garantir a segurança do dinheiro, e, pá, os desgraçados dos mineradores de Bitcoin. Está onde? Não ajudas e a perder as botas, que é na fronteira do Alasca do Canadá, e no Paraguai, era na China, em que os chineses expandiram a mineração, porque lá a eletricidade era muito barata. Portanto, eu não quero dizer com isto que o Bitcoin não consome muita energia. Agora, uma coisa que tem que se dizer: cerca de um terço da energia produzida no mundo é desperdiçada. E neste momento, a maior parte da energia que é gasta em mineração aproveita a energia que iria ser desperdiçada. É por isso que os mineradores estão lá no, no, no, nesse sítio, ou na Islândia, ou perto dos vulcões. E até porquê? Porque aproveitam a energia dos vulcões para fazer mineração. Para claro, perceber é que um banco é então. uma coisa o resto. Mas já agora, Robin, porque é importante? Sim, mas ainda então, estamos a. Não, ainda estamos a falar de um outro a que, portanto, foram aparecer outros blockchains. Okay. Outros blockchains, que em vez de fazerem esse tal de esforço, essa tal de segurança, por uma lógica, isto é um termo técnico, e depois as pessoas não percebem, então, por uma lógica de proof of work, ou seja, de uma lógica de trabalho em que são os computadores a minerar. Portanto, é, é o chamado proof of stake, em que são os computadores que só por terem uma determinada característica se fazem a mineração, ou seja, não há competição exatamente pela preocupação com o com, com um gasto com, com um energético. Portanto. Bom, essas são do gasto energético, sinceramente, acho que o gasto energético temos que falar de gastos energéticos, do gasto energético, da extração de ouro, de diamantes, da impressão de notas, uh, por aí fora. Só, só para comentar uma coisa muito rapidamente, mas pedia-te mesmo uh, uma intervenção uh, fiscal e sucinta, Pedro, depois vou querer ainda ouvir a Ana e o José Carlos, uh, que é sobre a questão da descentralização, porque é um tema muito caro às pessoas que trabalham investem em criptomoedas e que olham para para, para, esse, para este reserva de valor, para usar a tua expressão muitas vezes como um garante de, de liberdade de, a partir da tal descentralização e com o funcionamento das antíquidas de que são os bancos centrais Foi o que eu expliquei ao princípio portanto, quando, é, quando detemos um bitcoin eu falo para é o bitcoin porque é o mais fácil e o mais conhecido quando possuo um bitcoin, ou na verdade quando eu possuo acesso a um determinado bitcoin, porque o bitcoin é digital, não é? Portanto, só quem tem a chave ou o acesso a password, assim de forma simplificada, para movimentar aquele bitcoin é a única pessoa que consegue realmente movimentar aquilo. Ou seja, não, não é a custódia não está junto numa entidade centralizada, ou não deveria estar mas é a própria pessoa que tem. Ora, isso dá uma, dá uma. Mas achas que, achas que como muitas pessoas de, que trabalham em criptomoedas e que investem, acham que, a, a minha pergunta é, achas que é por isso, exatamente por isso que há essa crítica às criptomoedas, porque ela é rastreável, é descentralizada, etc. Há muitas críticas, ele grande parte delas de não, não, não as entendo com o que estive aqui a dizer é assim, aproveito é que é eu sou eu próprio a dizer, obviamente é uma indústria onde há muitas fraudes, há muitas tentativas de fraudes, há realmente muitas pessoas enganadas okay? e que vão atrás do, do, da lógica do enriquecimento rápido, ou porque achas que vão ficar primárias. Portanto, e se já há, e temos na, na, nos rankings dos países com, com literacia mais baixa, então a este nível é impressionante. Então, a literacia financeira é baixa, se temos que ir uma literacia digital, então isto é quase um caos. Agora, o, o que eu digo existe e tem que ser combatida. Tem que ser combatida. Agora, eu acho que na minha opinião é que não se combate. Desta maneira, colocando isto como se fosse a pior coisa pior do mundo. Porque, porque, dizer, aqui é um muito rápido. E estamos a fazer tudo errado. Por exemplo, eu vou falar do nome de uma empresa para não estar aqui, somos uma entidade regulada. Pá, nós já nos passou N casos pelas mãos em que as fraudes foram evitadas. Exatamente porquê? porque. Temos que cumprir com, com, com, as, com as normas de compliance e de branqueamento de capital que, que, que, o, Banco, que o Banco de Portugal nos põe. Já reportamos, não é, mas bastante, já para cima de, de uma dezena, situações de potenciais fraudes. Já houve pessoas que deixaram de ser defraudadas porque, por causa do. E o que é que o sistema faz? Não obstante haver uma relação do Banco de Portugal, não obstante, e haveram a própria Lei-Geral do país que permitiu abrir a empresa. Então, os bancos o que fazem. As fontes, as fontes, as fontes Sim, ultimamente é tem é sido particularmente agressiva essa, essa prática. Aliás, é um bocadinho contraditória com a ideia de que uh, a Ario Centeno uh, exige a uh, autenticação, não é? De, de, uh, vossa uh, e dos operadores do mercado, mas ao mesmo tempo não, não permite que, que operem. Mas Pedro, tem que agora passar então a palavra à Ana Gomes, uh, talvez só depois de um, um minuto para ti, vou ver se tem short. <risos> Ana Gomes, vocês se ainda querem falar dessa questão do, da energia? Ou se queria tomar outro tema? é que, justamente, tal chave, que só alguém tem, frequentemente alguém tem desaparecido, foi chave e deixado a arder aqueles que investiram uh, no... Em algumas das moedas chamadas criptomoedas. Oh, oh. um Portanto, outra característica, além de ser rastreável descentralizável, é também evaporável. E por isso, é pá, boa sorte, quem tem dinheiro para investir, é pá, havia... evaporável. Então, ev evaporável, olha lá, quanta. <risos> Quando os bancos fecharam em Portugal. Também não é evaporável o Fiat, tipo o dinheiro, pessoas que andaram a vida toda ali a juntar dinheiro e com o dinheiro ali é perder o valor, é com a inflação, também não evaporou o dinheiro. 15, não, não, em, em 15 anos fecharam três bancos, o dinheiro não, não evaporou, não, tipo, não, não, vai não, não, o Fiat. Não, não, pior, não, pior ainda, quer dizer, quer dizer, é que ela está a dizer isto e vê, vê o gozo que lhe dá, evaporável. É, e os meus do BES já, yeah. não se evaporaram não se evaporaram oh, está oh, na oh, conta oh, do outro ou oh, oh, oh, a dívida do João Berardo. não, não, pera eu não tenho dívidas eu pessoalmente não tenho dívidas então o dia foi para onde, pá? evaporou-se evaporou-se <risos> oh, oh, Evaporou basicamente não, é assim isto, isto, isto, a malta que está a assistir a isto a sério, metam isto na cabeça se vocês não têm as chaves privadas, as moedas não são vossas. Exatamente. O tá, e o que ela está a falar, sim, é verdade, que é aquelas barracadas com aquelas exchanges ou aquelas corretoras que a malta acha que está a comprar moedas, mas na verdade o que está a comprar é uma cheira, uma parte de, uma, de um pacote que aquela empresa gera. Ou os, ou, ou os sintéticos Tipo do Revolut tu, tu compras lá no Revolut X moedas de bitcoin Ou o que for Tu não tens a custódia de nada Tu não, podes transferir, não podes transferir As moedas para uma carteira Ou seja, Exato. aqueles bitcoins não Nem sei se Exato. existem Exato. Estás a ver, tem o um nome Exato. de bitcoin Mas não existe nenhuma moeda Porque assim, os bitcoins Têm uma numeração Assim como o fiat tem uma identificação, cada moeda tem uma identificação. Tu quando compras, onde é que está a moeda? Tu, tu não, não tens garantias de... Percebes? Não, não, é, não, não fazes custódia, não podes transferir. É uma Exatamente. cena completamente... Tu não tens uma chave, tu não podes... Quando tu não podes transferir, e o caso do Revolut é um ter prazo. por acaso as primeiras criptos que eu comprei até foi no Revolut. E depois comecei a conviver aqui com o, o Bad e com o resto da malta e isso que andava a ser burro. Mas pronto. Uh, mas o que acontece é mesmo isso: que é, é que as moedas até podem existir, mas elas não são, na verdade, minha. O que eu tenho é um, um IOU da Revolut a dizer que eles devem-me X moedas. Exatamente. Mas se o Revolut berrar, o dinheiro que eu lá tenho metido, alegadamente, em criptomoedas, berra também. Mas Evapora. Evapora. <risos> A culpa, é da nova luta. A culpa é minha, porque eu não percebi que... E eles dizem que não dá para transferir as moedas para fora, ou seja, eles nesse aspecto são completamente transparentes. E, só que eu não percebi que aquilo não dá para transferir as moedas para fora, significa que eu não tenho custódia das moedas. E Nós Exatamente. devemos sempre ter custódia das moedas. Eu tenho de ter o direito, independentemente do FII que pague, eu tenho de ter o direito de pegar nas minhas moedas, nos meus tokens, e os transferir da carteira A para a carteira B. Exatamente. O que não é possível. Não é aí que são sintéticos. Sim, não mas é uma moeda mesmo vida. real. Yeah. Mas o que é luta é frontal e diz-nos isso. Mas há muitas exchanges que não nos dizem isso. São os tais scams que ela está a falar. É pá, mas é exatamente. assim. Estudei um bocadinho, por amor de Deus. Mas existem os bancos que também evaporam com a Guita Fiat. Isso é uma coisa que Pô, já exatamente. existe... E quando os bancos evaporam com a grieta, olha, meu, dia, meu querido nem temos pena, Deus e um queijo. Aí já não há problema nenhum da evaporação. É só se Exatamente. for uma evaporação, a cripto. Se for, for uma evaporação do BES, já não há, nenhuma, não, não há nenhum problema. Exatamente. Até porque e eu não tinha nada falei falar aí, de... até que... O senhor Cavaco Silva, na altura. O é igual, é. Era, era, era, era o gajo que estava a dar cartas, e ele foi à televisão pública dizer: Ai não, mas podem confiar no banco. E no dia Exatamente. a seguir, evaporou evaporou-se tudo. E ele até foi dizer a público, como se não houvesse câmaras que fazem um registro de vídeo Exatamente. daquilo que foi dito, a dizer: Não, não, eu não disse nada disso, mano, é pá, é um, é um... Olha, se isso acontecesse em, em cripto... Se isso acontecesse em uhum. cripto... Man, não estás a ver bem. Tipo, imagina a Celsius a fechar. Uh, tipo, na véspera o presidente dizer assim, ai não, confiem na a Celsius. Confia, e no dia a seguir a Celsius fechava. E depois, como na China, iam lá a pôr em frente a Celsius tanques de guerra para defender a Celsius das pessoas. Uhum. Portanto, se fosse em, se fosse em Fiat... Era assim que tinha acontecido em, em cripto. Mas pronto, vamos e então é continuar. Vamos vamos, chave, vamos, vamos, vamos. Só alguém tem, frequentemente, alguém tem desaparecido com a dita chave e deixado a arder aqueles que investiram. Epa, a, a cara, é, cara de, de gozo, gozo, gozo dela, a sério. Yeah. As mortes, <risos> chaves, oh. tipo a <risos> e a cara do Pedro. É yeah. Além de ser rastreável, descentralizável, é também evaporável. Evaporável. É, é como o leite evaporado. Havia uns que investiu na Dona Branca. Eu tenho leitos que estivessem aqui como Esta senhora tem uma opção qualquer na que a Dona Branca também não percebeu. Duvidas que a tecnologia, mais dia ou menos dia, vai ser apropriada pelos bancos centrais e então vai passar a ser a base da Fiat Current. Ouvintes, bem o que é que ela disse, mas não tenho dúvidas oh, muito oh. bem. <risos> Eu vou fazer um meme, olha, eu vou fazer um corte disto e vou faz, faz, faz, fazer um short, olha. Olha bem esta frase, mas eu adorei. Ela diz, ai, ah, vapo, ah, mas. mas Justamente tal chat que só alguém tem, frequentemente, alguém tem desaparecido. Oh, oh, oh, o de verdade, dela é Sério. Não, estrape, e manto, olha agora, tem, uh, olha agora. Hum, algumas das moedas, chanas, uhum. tipo moedas É agora. Portanto, Outra característica, além de ser rastreável, centralizável, é também E Então, isso é claro, boa sorte. Que ter os Mas olha o que ela vai dizer agora a seguir. Eu, os quilos que a dona Branca, os invés têm criptomoedas, eu tenho amigos que os em criptomoedas e são os dois do sol. É agora. agora não tenho dúvidas que a tecnologia mais dia ou menos dia vai ser apropriada pelos bancos centrais e, então, vai passar a ser a base da FIAT. É, é, é, que esta, é, é que é uma questão básica e reducível. É uma, é uma, coisa. Coisa. É, é, é uma questão básica é Acho que é inevitável o é. é. é. é é Olha bem, a Jade perguntou a ela se, então, e se é sexy para tipo, os bancos centrais. Ela diz ah, é inevitável. Ou seja, ela não só concorda que vai ser o futuro, como Exato. concorda que é inevitável, pronto. Eu não gosto, não gosto, mas isto é inevitável, esta tecnologia é inevitável, ao menos, ao menos ela já está, pronto, não está a concordar, mas já está mas já a reconhecer o valor, que afinal aquilo é assim, não vale nada, não tem valor nenhum mas tenho a certeza que os bancos vão... <risos> é mesmo, isto é um discurso completamente... Não, é sério, isto, isto era, era cómico, se não tivesse vontade de chorar. <risos> isto é uma cena mesmo, tipo, ela diz uma coisa, diz outra, então quer dizer, não vale nada, no início que não valia nada, que não, não tinha lastro... Não nada, porque eles não Mas tenho a certeza lá. que isto é o futuro, tenho a certeza que isto é o futuro, é. portanto, ela tem a certeza que uma coisa que não vale nada é o futuro. Basicamente. A questão é esta: isto não vale, isto para ela. É assim, porque é que estas duas senhoras, porque a Jade está aqui a fazer o papel de morador. Não, numerador... a, a Jade está a ser bacana. Ela... Já pensou, mas ela, já... ela, até, ela até está a defender, a Jade está, está a defender a cena. Mas ela já escreveu alguns artigos a cascar nas criptomoedas. Isto não é brincadeira. tinha um dia de falar sobre isso. Mas ela pode ter me dado opinião, porque pelo que eu percebo aqui, ela até está a colaborar, tipo, porque quando é... o Pedro falou. Quando o Pedro falou, ela virou-se para a Ana Gomes e disse: E então, após a intervenção do Pedro Gomes, você já mudou a opinião, portanto, ela até está, não só está a fazer um bom papel de mediadora, como uh, dá a sensação, ela não está contra, ela, ela, ela dá a sensação pá, que está a favorecer a cena, percebes? Bora lá então ver aqui que é, que, é, que, é, que é para acabar aqui o filme. Já não há vamos, vamos. É explicado a correspondência entre o valor intrínseco claro. e o que representa uhum. e portanto na era digital acho que isso vai ser o caminho. E, e, mas não vai a dispensar o papel do Estado, como foi dito por Zé Caso de uhum. O Estado vai a, Os Estados vão apropriar-se, os bancos centrais vão apropriar-se da tecnologia e vão criar as suas criptomoedas, ou isto é, moedas digitais, o é, digitais. com... com, com com, com fiat, com... com, com eu tenho a, muitas vida. reservas, muitas reservas é, mentais sobre esse caminho, mas deixaremos para outro debate. É o que me dizem amigos que trabalham no sistema financeiro, de verdade, é com os Estados Unidos, e é para aí que hoje se encaminhou as coisas. não sei se será o melhor caminho, não sei se será a melhor vereda que temos a seguir, mas veremos. Já é cá estou mais, só para encerrar, tem... <risos> Eu que investi o Bitcoin até agora, quer dizer, quem que investiu nos últimos 6 meses, não é? Perdeu 70%, não foi? <risos> atenção, atenção. Nos últimos seis meses perdeu 70%. Nos últimos 10 anos, ganhou 10 mil por cento. Ou mais, mais, mais, pois. mais. É, é, ganhou é, é. muito mais. Aliás, a gente já percebeu uma coisa, já percebeu que a doutora Ana Gomes só sabe fazer contas de sumir. Pois ela não sabe fazer contas de. De sumar. Ela não sabe fazer contas de sumar. Ela só sabe fazer contas de sumir. Espera aí, espera aí que Mas a gente vai já ver. Espera aí que a gente vamos já calcular. E falar isso. A gente vamos já calcular então, portanto, vamos tirar aqui os indicadores. Vamos então ver se o que ela diz é verdade. Ela diz: quem estiu nos últimos seis meses, não é? Eu já, eu já nem vou contar os meses, eu vou pôr mesmo desde novembro. Vou-lhe dar aí nessas é meses, é mais. Que é para dar mais. Ou seja, mesmo quem investiu em novembro, não é? Sim, daqui a crédche, vamos ao, crash. Vamos ao dá 70%. Não, isso é verdade, isso é verdade. Perdeu 70%, tem toda a razão. Mas isto, é toda desde, a raza, mas isto é desde novembro, não é os últimos seis meses. Mas Agora mas, 10 é anos. Exatamente, vamos ver os últimos 10 anos. Olha, eu até vou pôr isto daqui no mensal. Agora vamos pôr aqui, porque ela não só sabe fazer contas de sumir. Não, não sabe fazer contas de, suma, de, de sumar. Exatamente. Portanto, vamos ver agora aqui os últimos 10 eu, eu, eu anos. Eu adoro o teu canal. É só o que tenho a dizer. -te. Olha, vamos ver agora aqui. Oh, obrigada. Olha. Estamos a falar de uma subida Não, não Vai até de... hoje. Vai até hoje. Vai até hoje. Tá, está. Uh, não, não. Calma, calma, calma. Vamos ver a subida. Já vimos a queda. 70%. Mas é Sim. assim... Estamos a falar de mais do que 73 mil por cento. Exatamente. 73 mil por cento, meu. É só 10 mil vezes mais do que caiu. 73 mil por cento, meu. Olha o ano porque eu gostava do de maior debate da história. Ou subiu 73 mil por cento. E a senhora Ana Gomes só consegue ver daqui os últimos, para... Os últimos 10 uh, meses? Ela só consegue ver, olha, ela só com, consegue ver para aqui. Portanto, o Bitcoin subiu isto tudo, não é? O Bitcoin subiu mais do que 73 mil por cento, não é? Exato. Agora, porque perdeu esta, esta quantia aqui, não é? Exato. Ele Verdade. se cana, meu, evaporou, meu, tipo, oh, oh, ai, não, oh, perdeu Beto. 70%, eu... meu, tipo, ela, ela, ela tem que dizer aos amigos que podem mostrar os gráficos, porque só num bate-boca ela não aprende nada. Olha, mas eu oh, convido-a a ela a entrar aqui no nosso clube do Bad Beat Club. Ela mas olha, era... Não, era giro, mas olha, puxa lá, puxa lá o gráfico dos 73 mil por cento até ao valor 2. Já está desde o início. Olha, isto está só desde 2013. Eu isto sei. está histórico. Sim, não, mas vai mesmo, vai mesmo aqui, vai mesmo, vai mesmo, vai mesmo, porque tu foste até o até, até ápice, mas vai sim. mesmo até, até, até, até o dia 2. Ou seja, de vez de subir o, o gráfico, o, o quadrado até lá acima, sim, só até aqui abaixo, onde está ao, dia, ao valor 2. tá então, dá, sim. Ou seja, dá 20.500 por cento, 500, 500 e tal. Sim exatamente, portanto a diferença é marginal ou seja, mesmo com esta baixa não é significativo mesmo com esta baixa são mais são, são 20 mil por cento de crescimento Quer dizer, como é que alguém consegue olhar para isto e ficar todo contente porque caiu 70% nos últimos 10 meses não tem nada a ver exatamente porque se tipo... eu não falasse da luna que perdeu 99 99,9999% no espaço de aí, 15, é, aí, epa, aí aí era é é outra coisa Epá, mas opa, opa, sério, isto, isto não se aguenta. Ya, yeah, yeah. tipo, isto é uma cena que não. Pá, não, não faz sentido, meu. Não, não, ela não tem noção mesmo das cenas. Não tem noção. Bora lá, então continuar Ainda antes, eu acho que mais, não sei se ainda quer partilhar connosco mais alguma reflexão. Para aqui vários o, é, é, o que é que é vino é, ver é assim de forma objetiva? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês perceberem o que é, do, que é que se, do que é que se trata. Aqui há uns, uns anos, eu a passou de um cheiro de Excel, oder, ou não sei é que é que Eu um programa que começou a testar, passou a etc. A mim era assim, mas não do que isso em português é, é, é, é, é um ataque de força bruta para descobrir uma chave criptográfica que é, enfim, mais ou menos complicada. E depois encontra-se uma chave criptográfica e a minha pergunta é muito simples: isso vale o quê? E, e encerro este assunto. Relativamente à questão, outra questão, as, as moedas digitais, os bancos centrais, portanto, que de facto vão substituir as notas. Eles têm... curto bem, o gajo diz que uma vez tinha perdido uma chave do Excel eu, eu nem sei saber. se o Excel dá para meter peça, mas eu não sabia por, por acaso, é. eu não sabia mas mete graça, ele está a comparar Exatamente. a segurança do Excel com a segurança do Bitcoin, é. ou seja ai faz -se ali um bruto force é. e eu não estou a ver qual é que é o valor disso, diz ele não é. sei é. qual é, que é o valor disso e eu, na eu... última live, eu mostrei que as probabilidades de descobrir uma chave, olha, tinha tantos zeros, tantos zeros, tantos zeros, aquilo eu nem sei dizer que número era. É bilhões. Não é bilhões, aquilo tem outro nome que tu nem sabes dizer o nome, é Kinka com quem e acabanhões. <risos> é um não. número muito comprido, pá, com uns, uns algarismos. Pá, 100 não tem, mas tem 50 ou mais. Não, é ele está <risos> a comparar, né? fazer um grupo é. de força, um Excel. Com as chaves do, do Bitcoin. Estás a ver a ideia? É uma cena mesmo, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Três ou quatro problemas mais ou menos simples de resolver. O primeiro, isto só para concordar com os governadores, que não se pode substituir e é que a tecnologia vai ser a primeira, e que se alguma das, das tecnologias do de, DeFi funcionar, os governos vão chegar lá e vão substituir os tokens que lá estão os tokens deles e os tokens anteriores não vão ser fungíveis para os tokens de governo, porque a moeda é um privilégio real, que é era muitos tempos e continua a ser agora. Portanto, os problemas que se põem à moeda a, a, a digital dos bancos centrais, primeiro é o anonimato. Ou seja, as tensões vão estar todas no mesmo registro que que perceber, Eu agora posso, digamos, utilizar o dinheiro, não é físico, e então temos que lá dentro de determinadas quantidades, nós, mais ou menos, que é. A primeira questão é uma maneira simples de resolver isso, que é as chaves, o governo de contas, e as chaves da conta que identificam o titular com aquela conta, estarem no terceiro. E poderiam só apenas uh, ser utilizadas, no caso é que teria ter havido uma bronca e uma ordem dos de outros. Depois há a questão da falta de experiência dos do bancos centrais na questão da gestão do de, de, de sistema estadual. Na realidade, quem tem a experiência disso são os bancos comerciais. Em Portugal, os bancos comerciais, os bancos de Portugal, deram. Uh, portanto, juntaram-se todos, porque é uma vida um e fizeram um processador que se chama SIGS, é ele que trata de todas as questões comunas. Que inclusive é para o próprio... É só para qualquer coisa, já estás. Certo. Dizer, tás... Pois, a terceira questão é a questão de, portanto, o principal interesse que as estruturas têm que ter até agora é transferir dinheiro para fora de fronteiras. E, portanto, as duas, uma, além é o que é o principal interesse... Não sei se é o principal interesse, mas, de diversos bancos de diversos centrais, ou então, ou então, ou, ou, ou então cada banco terá de permitir o um onboarding de cidadãos não, não, não nacionais. E, por último, há uma questão mais complicada não vou explicar, porque não tempo, é a questão da desinterpretação financeira e dos bancos centrais a propor um papel que, neste momento, a desinterpretação de crédito economia economia é feita pelos bancos comerciais. Mas eu não vou explicar não Agradeço a sua intervenção. Pedro, um minuto só para botar <risos> um minuto. Para o Vai, Pedro! depois ou três mais tarde. E, portanto, estamos a bater agora na hora. É muito rápido. Eu não concordo com o, o, o, o que foi dito aqui da minha geração. Quase, é, imagino que não. Mas acho que o é mais importante é dizer o seguinte. Quando se fala no euro digital, ou no dólar digital, ou o que é que seja, isso é outra coisa que está a ser... Vendido. desculpa, só posso facilidade de linguagem. Eu ainda não leio <convertible> lá do mundo. Vai utilizar a tecnologia blockchain. Pode ser digital. Não tem que utilizar a tecnologia blockchain. Pode ser centralizado no mesmo. Eu ainda não li lá lado nenhum. Não ouvi lá do mundo. Não é ciclo de artes. Os cais, por um espaço, é que eu não utilizar a tecnologia blockchain. Portanto, é, é, o Eurodigital tem, tem umas vantagens, tem outras desvantagens, e há um bocado eu sei quais é que eu a pensar, pode ter a ver com o control. Agora, bem, quando, quando eu vi, vamos a... Acho que, estava, acho que eu estava a pensar que tinha a ver com o control, tá. exatamente. Mas não eram as únicas. Agora. Essa, essa, essa é a e, que é que vai, utilizar, vai utilizar a tecnologia a O que é que que O que é que não é que O está a criar as mitos, etc. ou a ver como é que isto vai ser. Que a própria indústria já está a desenvolver, a desenvolver isto. Neste momento, há blocos com um aerobano de identificação em é que as transações vão anónimas mas vai lá encriptado toda a informação de quem envia e a informação de quem recebe. Claro que isso só pode ser aberto, só pode ser desencriptado com ordem judicial. Para garantir o quê? Quando, hoje em dia, se uma informação para aqui, para, lá, para esta atividade ou para a outra, aquilo vai ser visto por em pessoas, é um bocado com as coisas da justiça, não é que eu estar em segredo, mas depois não estão agora. O blockchain permite isso. E, e, e há tecnologia, e há blockchains específicos hoje em dia que garantem isso. Tem uma transação de energia, um uma conta que é uma de fora, uma soberana de justiça, a primeira, tá a cada uma ordem judicial e, a, e aquela transação é, é completamente derrida, derrida, uma vez que está lá toda a informação que tem de e que recebeu. Portanto, as coisas já estão em casa, mas a nossa taxa também é que eu quero apresentar esta questão mesmo para fecharmos. vos que é aqui muito referida, que é pelos dizer que, que é que a é Helena Boros, do, desde a queda de 70% de, de mercado, deste mercado, a de escripta, uh, e que terá representado, de facto perdas importantes para algumas pessoas. Queres, queres comentar isso? Sim, aí? sim. Mas queres então, é que ser? Perceba... é possível? Claro, há um movimento crítico em é, é, é mercado, as ações estão a imenso, imensas, as ações tecnológicas, as ações as grupos da vida, as 님, também cairam imenso, isso é, e muitos, movimentos? alimentos, já pegando o valor do Bitcoin em 2010, e para agora posso dizer que subiu 5 mil por cento, 58 mil por cento. E, obviamente, <risos> <risos> não, não podem, a última coisa que podem fazer é achar que a Gustavo é tem ficar rica. Isso é evidente, ok? Portanto, é, é, mas para se combater isso, temos que olhar para a tudo positiva, e já agora, o Dr. Abogos foi de gosto, acabas de mais, foi de gosto também aqui, eu gostava muito de trazer para a doutora Ana Gomes, que é um volque enorme, um não é? Uh, trazer para este lado, isto é o que não é do outro lado, pelo contrário. É trazer para este lado, destacar as coisas boas e ouvir o assunto. Que que, porque as coisas boas podem receber as erradas. Trinta segundos, ok bom, Obrigada. Uh, em primeiro lugar, queria agradecer a Ana Gomes, aos apais tomados a OP, uh, que querem aqui esta noite. Uh, claro que muitos desses temas que eu ter sido mais de uma hora é sempre, caso algum limite, uh, eventualmente depois poderemos fazer um, uma reprise aqui, o um, um número 2, mas uh, algumas questões certamente importantes aqui foram levantadas, agradeço-vos a todos, as milhares pessoas que foram passando aqui nas outras plataformas onde está a ser transmitido, a ficar disponível para todos, mesmo que não puderam estar a ver, a assistir em direto e ao vivo, e vamos tentar responder alguns dos comentários, não responderam uh, a nenhum, mas pronto. Que realmente são desafiadoras e que realmente merecem então que, que essa resposta. É uma pena não. tu não tens mostrado não. os comentários, velho, a sério. E então está dado como oído como aqui a cena. O shit show. Tipo não tem nada a ver, não né? Tipo. Epá, tipo as oh, Ó oh, Henrique, queres comentar aqui mais alguma coisa antes da gente fazermos aqui o fecho? Queres falar sobre a porcentagem que ela diz que. Ai, caiu 70%? Exato, estou comendo. <risos> caiu 70%? Ó oh, doutor, ainda falta mais 10, para eu contar. <risos> é a única coisa que posso dizer. <risos> ainda falta que mais 10, diz ele. Mas... Ele depois compro. E depois para a, a festa na aldeia. Exatamente. Pois, exatamente. Exatamente. O então, que é que, que, que uma pessoa, agora a, a, a sério, o que é que podemos dizer de um ativo que caiu 80%, ou que caia 90% de 70 mil, 63, ainda ficava ali a valer 7. Exato. <risos> Ora, se eu comprei a 10, ao oh, doutora. Desculpe lá, gente, este sim, toda a gente está a ganhar com o tempo. Não ganha num ano, em dois anos, mas um período de cinco anos. Traga-me lá quem, quem é que perde dinheiro com o Bitcoin. Agora, confia-te. Confia-te, doutor Ana Gomes, se a senhora confia no Fiat. Pá, sim, mas des desolé, desolé. Eu não confio nenhum, nem, nem no Fiat, nem na senhora, nem em muita <risos> gente que está nas instituições. Não confio. Não vou dizer, de, não sou daqueles que que confio nas instituições, mas não confio nas pessoas. Eu já nem nas instituições. Porque não fazem cumprir a regra, já as regras já às pessoas que falham. Por isso, é. doutora Ana Gomes, vamos ter a cripto, quer a senhora queira, quer não queira. Quer os governos queiram, quer não queiram. Porque os governos também não querem drogas, tráfico de armas. E eles existem. Patrocinado, patrocinados por eles. Mas pronto, isso é, é uma à parte que a senhora sabe presidente. do que os. Como diz o Otávio, a senhora sabe do que eu estou a falar, a senhora sabe, por isso doutora, a única coisa que deixei à comunidade é paz e amor, vão fazendo o bolso ECA, porque não é DCA, eu é ECA, de Eurocustavrais, é Euro é isso que eu faço, Pá, e esperamos os melhores dias para comprar o Lambo, eu espero é que não seja um trator, como o do Freda. Estás <risos> <risos> <risos> <risos> a criticar o trator do Fred É o Lamborghini, man. não Não, não brinques, pois, mano. Eu, eu não quero um Lamborghini para ir labrar a terra Eu quero um Lamborghini para ir galgar a estrada <risos> <risos> oh, Labrar que labre ele Labrar já e labrar muito Labrar já e labrar muito então, se ele tivesse sido um gajo em condições Enquanto, enquanto representou uma associação portuguesa de blockchain uh, O governo português, nem que não fosse Podia estar mais elucidado Entendes? Mas assim não Cada um anda a tentar governar a sua barriga E é isso que falta um bocadinho é, Infelizmente é. Infelizmente para nós Andamos aqui é, é, com guerras perdidas E hoje é o que é que assistimos? Aquilo que eu já disse aqui há uns tempos Em vários fóruns e a discutir Há de ser o próprio ecossistema a pedir regulação e essas coisas todas. E o que é que se assiste hoje? Já é o próprio ecossistema e este é para os Exato. Maxis, como, como o Sailor, por exemplo, a pedir regulação. Por isso, meus amigos, o caminho é comprar enquanto há. Comprar é que, enquanto há. A partir do próximo, do próximo halving, vende, vende as bitcoins, fazer arbitragem para outro tipo de moedas. Porque a Bitcoin, se não se adaptar, também não, não tem grande futuro. Uh, isto é digo-vos eu. Uh, não tem grande futuro se não se uh, pá Mas sem deixar de lado as criptos. Escolhei os bons projetos, fazei a vossa pesquisa. Isso. Opá, e, e, e, e sem medo. Olha, eu prefiro, eu honestamente uh, no, o dinheiro que eu tenho no banco é o dinheiro que eu preciso no dia a dia, para o mês, ainda agora. Passei dinheiro para vir férias o suficiente para comprar as viagens e gastar e acabou. O resto está nos exchanges. E ponto final. Eu quero é cripto. Sabes porquê? Porque, doutora Ana Gomes, eu comprei as viagens da semana passada já as tenho rentabilizadas só com a cava. Pronto, comprei o ano Explica lá porque eu. ela não vai entender o que é que tu estás a dizer. Eu entendo, mas ela não. O que é que tu, eu tu queres dizer com um comprei as passados e elas já estão rentabilizadas? É para que ela eu entender. Comprei, comprei por 1.700, já vale um 2.000 e tal, ou vale um 2.000 e qualquer coisa hoje de manhã. Percebes? E esses 300. Já pagaram as viagens pagas. Já pagaram as viagens para cá. Agora fazemos mais um trading este mês de agosto. Meu querido, mês de agosto, para pagar as viagens. <risos> Para pagar as viagens para ir para cima Está é que está só tirei bem. viagem de vinda Agora faço um trading Depois tirei a viagem para ir para cima Doutora Ana Gomes, isto é só para responder Quando a senhora diz que quer ver a finança Ao serviço da economia A cripto está ao serviço da economia Eu faço o dinheiro na cripto Vou investi-lo na economia real Exatamente Não sei o que é que a senhora quer dizer com isso é porque não fui através do Ricardo Salgado, do BES ou do Novo Banco comprar as minhas ações e comprei a minha cripto eu só, sozinho, porque sei fazê-lo e tenho acesso e a comunidade já criou as ferramentas necessárias para não precisarmos de intermediários. É por isso que a senhora está aflita. Olha, paciência, é que uh, pessoas como a senhora, que vão perder o poderio, é que podem estar aflitas. Eu estou contente que sou daqueles que vou ganhar. Há um fã... Lavi turno. tourne. Désolé, désolé. Désolé. É o, é, o, é o comentário geral que eu tenho a fazer. Em, aí, francês, em francês, para quem não sabe, désolé significa temos pena. Tenho muita pena. É, tenho muita é. pena. Uh, tenho pena. Olha, agradeço, Fed, porque havia aqui uma ou duas coisas que eu gostei de transmitir. A minha opinião. Gostei do debate. Tenho só pena porque muito disse, estou com um pouco interna, problemas de internet e o telemóvel, olha, nem que o carregador me aguenta, descarrega e, e tenho pena de não, de não ter ouvido a entrevista primeiro e preparado, melhor, o react. O espontâneo mas, é sempre hoje. bom e bem-vindo, meu. Mas também vos digo, as asneiras são tantas que uma pessoa perde a vontade de educadamente até eles abrir os olhos, é Foi. tão simples quanto isso. Porque não lhes custava nada pedirem um bocadinho de informação, hein? percebes? Há muito grupo em Portugal, uh, há, a, há, há projetos a formarem-se para darem educação financeira às pessoas gratuitamente, como um projeto cá em Portugal que se chama Portugal, que está para ser lançado, precisa de ganhar é tração, mas como é um projeto que quer dar literacia financeira às pessoas, quer ajudá-los e tudo mais, e as pessoas têm dificuldade e o projeto tem dificuldade se calhar em ganhar tração, pá! Vamos todos lutar um bocadinho Percebes? Para os bons projetos Ganharem interação Para que o, o ecossistema cresça Porque todos ganhamos E eles ou se adaptam ou, Para o, o Beto não dizer que digo as neiras ou Já foram <risos> Então bom, olha pessoal Gostámos muito deste bocadinho Já vamos aqui com duas horas e meia Um grande abraço ao Henrique e aqui ao Leip. Um Vocês abraço. são sempre bem-vindos O Henrique aqui foi uma Obrigado. estreia. Para -lhe agradecer pela, pela tua disponibilidade a sério, foi uma estranha. Foi uma estranha. O Henrique já anda aqui, já andei aqui a puxá-lo e obrigado. Tive que o ameaçar para ele vir aqui é, ao canal. É, é falta de tempo. Sim, muito obrigado. bem. Oh, oh, oh, oh, oh. <risos> obrigado. Não, obrigado. Então vá não, um, não, grande não, obrigado, obrigado, um, um grande obrigadão. Um grande obrigadão, um grande abraço e tem sempre aqui o canal no aberto para dar voz às nossas opiniões. Um vá, vá. Um Fiquem bem. Um